E aí gente, beleza? Aqui é o Yuri do Futuro E eu vim só dar um recado pra vocês A qualidade do áudio talvez não esteja tão legal Quanto a do primeiro programa Porque a gente gravou tudo no mesmo ambiente A gente não tinha todos os equipamentos certos pra gravar, entendeu? É, e acabou às vezes Sobressaindo a voz de um no microfone de outro Mas a gente fez de tudo pra conseguir lançar pra vocês o episódio E outra coisa É que a conversa foi muito grande Muito embolada, a gente acabou não conseguindo seguir um roteiro Porque tava fluindo bem o papo Então os blocos ficaram divididos de... Em blocos grandes demais. Só que eu acho que não vai afetar em nada na, na experiência de vocês. E acho que é só isso mesmo. Só vim dar esse recado rapidinho pra vocês. E um abraço. Espero que vocês gostem do programa. Fala, galera. Bem-vindo ao segundo episódio do... do... Zero cast. Zero cast. É um nome fácil né? <risos> exatamente. E não era pra ser o segundo. Era pra ser o terceiro. Na verdade, na verdade, na verdade, não. Na verdade, é. era pra ter um outro segundo, só é. que aconteceu umas coisas e vocês vão ouvir agora nesse programa as coisas que aconteceram. Vocês devem estar sabendo também. É, se você usa a internet, você sabe o que tá acontecendo. É, se você no mínimo tem 3G, conexão 3G, ou aquele H mais que ficando em cima do celular assim. Ou se você conversa com pessoas no seu dia a dia. Você é, vê você que tá deve sabendo do que tá acontecendo é, e a gente resolveu mudar é, o episódio com o episódio sobre jogos e programação de jogos e produção de jogos com para pro episódio 3 e a gente puxou isso aqui para o segundo é e mais o que e a gente já gravou esse episódio antes, né? Ah é, então, o crime, então tudo, um crime, esquisito porque a gente já gravou esse episódio é, antes. É o crime fica meio bizarro porque a gente tentou gravar e infelizmente o episódio deu muito, muito errado, mano. Muito. Tipo, deu, <risos> gravou dois minutos. Gravou dois <risos> minutos de áudio de um, quinze de outro, tipo deu erra errado em todos os lugares, deu errado em todos, todas as plataformas. Então a gente um amor gostoso <risos> e é isso aí. Então Na vamos hoje de novo. E e já que a gente já já começou a dar uma iniciação pro tema, vamos falar logo sobre o que que é, né? que é sobre essas manifestações de Black Lives Matter, e é sobre esses casos de racismo, e sobre polícia truculenta. E um pouquinho sobre pessoas que estão se aproveitando disso pra, pra outras paradas Pra conseguir também. visibilidade, que é escroto, e se eu pudesse, eu tampava na porrada, cuidado yes. quando eu estiver na rua. Exatamente. Então, o bagulho é doido, e é sobre isso que a gente já falar hoje, sobre bagulho doido. Então, não vai ser lá o programa mais feliz do mundo. É. Provavelmente não. É, mas vão ter papos interessantes, e espero que vocês gostem. E antes de tudo, antes de a gente começar o programa também, hoje é dia 7 do 6. Do 6 de 2020. 6 é o quê? De junho. Júnior, Júnior. Junho. Junho. Ah. 6 é junho. Contei no dedo. É. Ah. As nossas redes sociais vão estar na descrição de, todos os, de todas as plataformas que foram postadas. Deezer, Spotify e YouTube. YouTube. E futuramente, quem sabe... Apple por music, se eles gost... Se eles forem nossos amigos algum dia. Eles não gostam muito da gente, ficam bloqueando a nossa entrada lá, mas. Só porque a gente veio da baixada, a gente não tem dinheiro pra dar pra eles. Olha ah lá, o maluco é pobre, kkkk. Não, é, kkkk não, kkkk. não. E o e-mail. E, e o e-mail da, da... <risos> de contato é. E-mail é contato.estakaz.com. Se quiser dar um alô, uma sugestão. Você quiser xingar a gente, você só, só manda lá, mas o xingamento vai direto pro spam. Ou a gente vai te responder muito mal criadamente. Depende. A gente só gosta de que guarda a gente, gosta da gente. O nosso orgulho é maior do que, a sua, do, do, do, do, do que a sua crítica, tá entendendo? Com certeza. A gente pode estar tá fazendo merda, mas tá fazendo a merda que a gente gosta de fazer. Ah, e de, de novo, relembrando isso daqui. A gente tá gravando hoje, pessoalmente, Furando a Quarentena. Com respeito, a gente fez tudo... Tudo dentro dos melhores padrões que a gente conseguiu pra não infectar nada. É. é porque, como deu problema, a gente resolveu gravar pessoalmente e tal. Pra, garantir, por... que pra garantir que ia dar certo. garantir que ia certo. Como a gente esqueceu disso no começo, eu sou o Yuri. Eu sou o Jota. E hoje a gente tá aqui com um garoto muito legal, muito bonito, muito engraçado, que mora no. Vou falar onde tu mora. Mora no Caioaba. Meto, meto mesmo. O bagulho é doido. Onde tu mora? Rancho novo. Ai, papai. a mesma coisa, rancho novo, Caio Aba. <risos> e você é o? Sou o Lucas. Tem... Ah, apresentação. Eu sou. Pô, eu sou um fã de Dela sou eu sou expert em muqueca de banana e um jogador mediano de, de tênis de mesa. E é eu sou muito mais Bastante. Muito bom. Menos do que eu deveria. Você Sempre é menos otário. do que você deveria. É, tudo é tudo assim, né, mano? Sempre menos do que a gente deveria. Exato. Quer dizer, não tudo. <risos> Tem coisas que tá tudo bem ser é pouco, assim, é. tipo ser um babaca. Que a gente vai chegar nesse tema ainda. Né? A gente vai muito chegar. Bom. Então, pra início, pra início de, de, de, de conversa, o Jota acabou de machucar a mão aqui. Eu, eu soquei minha cama, mano. Gravar pessoalmente é muito mais legal, a gente tem que começar a fazer mais isso. Pós-pandemia, é, a a né? Corona, por favor, acabe. Coronga. Então, gente, vamos começar sobre a falar sobre as paradas, depois dessa da diversão e da risada, vamos começar a falar sobre as paradas sérias, né? É, então se você. Se você quer rir, você escuta de novo do. Não, Só o do... começo. Eu... E o episódio bônus que já vou. É, é, eu vou deixar aqui a notícia que a gente vai começar até ter os episódios bônus, que são os cortes do papo que a gente tem antes do podcast. O que aparenta ser. Muito legal, eu tenho certeza que é, vocês vão gostar. Sempre rola um papinho pré-podcast, assim, a gente tinha que apagar, mas não vamos apagar não, porque o bagulho é bom. A gente falou muita merda. A gente falou muita merda, muita e merda. então, muita coisa a ser cortada, porque... Talvez a gente esteja cancelado, se esse programa for na íntegra, não, porque, e eu não quero ser cancelado. Não, porque eu cancelado. vou vou cortar as coisas que vão cancelar a gente. Ah, então tá bom, tamo safo. Não vamos passar <risos> a mesma coisa que a J.K. Rowling, não, tá tudo certo. Isso, disso, disso, disso, tudo, disso tudo que a gente está passando agora no mundo, esse período agora entre, o dia, entre a semana passada e agora dia 7 do, do, de junho, ou uma semana e meia atrás, eu não, tô, não sei mais ou menos a data exata. É... O momento que a gente está passando no mundo, as coisas que estão acontecendo, da onde veio, porque começou, qual foi o estopim. Cara, rapidinho, antes de tudo, eu pensei que numa história. É, interessante. É, sobre isso de termos tentado, termos gravado, né? Esse episódio já e ter dado tudo errado. Eu lembro que quando eu tava cobrindo um show do. Do Marcão Baixada em Caxias, né? No, na turnê com Medula e tal, enfim, com um no Longer Music, o, o Thiago El Ninho tava lá. Eu sou, tipo, bastante fã do trampo dele, o cara é foda. Tipo, foi a primeira vez que a gente trocou ideia pessoalmente no camarim. E eu falei, pô, mano, eu me amarro na tua música pedagoginga e tal, tentei fazer uma série de. de... Porque eu trampo com fotografia analógica, né? Tentei fazer uma série de fotos, assim, relacionadas ao a, a rolê do clipe e tudo mais, a ideia que você passava, e isso e aquilo, e falei, falei, falei. Falei, pô, mas no final acabou que as fotos não saíram, tá ligado? E é tipo, do alto da sabedoria dele, calmamente, ele falou É, mano, às vezes isso acontece, tá ligado? <risos> é, não era pra ser. <risos> e, e tem muito a ver com, com isso também, do, do, do podcast não ter rolado. Mas o que você falou da semana também é interessante, que eu falei da última vez também, foi que trocando essa ideia com o meu amigo Shape, ele soltou que, caraca, a gente tá vivendo uma semana muito louca, e eu só fiquei pensando que, mano, não é uma semana muito louca, tá ligado? Os últimos 400 anos foram muito loucos, sabe? No geral, a gente só tá tendo é, é, uma abertura, não, não, obviamente não tirando todo o peso da, dos acontecimentos da semana, mas a gente teve uma abertura maior pra poder enxergar esses que não são nem um terço do, do tanto de coisa que aconteceu né, que a gente não, não teve notícia, mas que enfim, tão ruins quanto. É, porque assim, você, você mais do que eu, tá ligado? Talvez até mais do que o Jota, não sei se o Jota é um cara que, que parou pra pesquisar muito sobre essas paradas. Calma, pode botar água aí, tranquilo. <risos> é, não sei se o Jota já pesquisou muito sobre essas coisas, mas eu acho que sim, eu tenho quase certeza. É, a gente começa a falar a parada de agora, tá ligado? Tipo, e as paradas que começaram a acontecer agora, mas... A gente tem que puxar uma, uma galera que começou a lutar por isso há muito tempo atrás também, tá ligado? Tem muita gente que tá lutando por isso há décadas. Sabe, hein? Nina Simone, com Malcolm isso. X, Luther King, que é o mais conhecido aí da galerinha, entendeu? Da galera assim, mais mainstream, assim, conhece mais ele porque foi o discurso que foi mais falado aqui pra América do Sul e tal. Mas, é... Até, até meus pais têm o, o... Minha mãe, principalmente, tem o Martin Luther King como referência também, tá, tá ligado? Não. Porque é uma luta que chegou até aqui, mano. Não que o Malcolm X não tenha chegado, né? Não, mas, enfim. É, mas é uma parada assim, a gente fala do agora, porque o agora é, é o que estourou, tá ligado? Mas... É tem visibilidade. Tá, e aí? O que que além de tudo que já tá acontecendo, o que que mais aconteceu pra chegar onde a gente tá agora, tá ligado? É, também, é, essa questão que a gente falou da, da última vez, sabe? A gente começa com, com... A gente tem que partir do momento que a gente tá entendendo que... Foi esvaziado foi foi o valor que a gente possui, tá ligado? Assim, pra, pra, pra deixar entendido do que, que a gente tá falando, porque caso você mora em Marte e não saiba do que a gente tá falando, a gente tá falando sobre principalmente dois casos que mobilizaram bastante aí, não só o Brasil, mas o mundo todo, que foi a morte do George Floyd, é, o assassinato, né? Morte é uma é, o parada assassinato. muito... É, muito fraca para se falar e o assassinato do João Pedro, do João Pedro que né? não foi mundial infelizmente que não foi uma chegou uma nível mundial, mundial muito mas... menos nacional é, o que é, é. ridículo o que a gente da, da, da última vez a gente também criticou sobre isso tá ligado mas foram as paradas que começaram a criar esse estopim agora é e assim o George Floyd ele foi um cara que ele foi abordado pela polícia de uma maneira que a gente sabe que a polícia aborda de maneiras completamente o modo operante né? é. da polícia o modo operante da polícia matar preto e pobre e se for o preto e pobre, então, acho que pra eles é o ouro. E o cara foi abordado, botaram o joelho no pescoço dele e, e sufocaram o maluco até ele morrer. No caso do João Pedro, estavam procurando um, um chefe do tráfico, um bagulho desse, não Essas foi? Essas incursões meio que, né? É, a gente sabe da tipo, ah, motivação dessas incursões. E entre aspas, procurar alguém. mas A gente sabe que eles só vão lá uhum. passar o máximo de gente que eles conseguem. E dessa vez eles entraram na casa do maluco e, tipo, Inclusive acho importante dizer que mesmo depois dos protestos e da notícia do STF de impedir essas incursões durante períodos de pandemia e quarentena, ontem mesmo, tipo assim, um dia depois de ter saído essa notícia dessa, dessa, dessa, dessa proibição, dessa proibição, já houve também uma incursão no alemão, tá ligado? Assim, questão de horas depois e é por isso também que a manifestação de hoje também aconteceu e a polícia agiu da mesma forma que a gente né, já podia esperar. Tá. E assim, no caso do João Pedro, não, é, foi um negócio que me deixou muito, muito assustado, cara, porque, velho, é, não bastasse só, só a morte e acompanhar, acompanhar a polícia, os caras entraram, mataram, levaram, tá ligado? Sumiram com o corpo do maluco, ah, mano. Houve uma movimentação no Twitter que começou com, com a arroba do primo dele. Foi o primo, né? Sim, que começou a, a tentar pressionar de todos os lados e fez com que a galera retweetasse e pressionasse também. Eu tenho certeza que sem essa movimentação eles teriam se livrado do corpo do garoto. Total queima de arquivo, por isso que levaram ele. E só horas depois a gente foi descobrir que, na real, o que a gente tava procurando era de fato um, um corpo. Um é, Infelizmente, a gente segue. Contando corpos, né, mano? E essa é a parada mais pesada de, de, de toda essa questão, né? E assim, é, o, eu acho que a morte dele, desses, desses dois, dessas duas pessoas, foi, foi o, o gatilho, tá ligado? Foi a gota que muita gente precisava pra se revoltar de vez. Que o movimento de, de, de o movimento contra essas práticas sempre existiu. Só que a nível mundial, assim, já tem um tempo que eu não via. O Lucas pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu tenho um bom tempo quando vi um bagulho desse, tá ligado? É... E de certa forma eu vi, eu, eu vi no meio disso tudo uma coisa... Tipo, esse acordar foi uma parada boa, tá ligado? Até certo ponto. Mas a gente vai chegar a esse ponto mais pra frente, que é o de você acordar por minutos e depois dormir de novo, tá ligado? É igual aquela parada de 2003, né? O gigante acordou e logo depois ele dormiu de novo já na soneca. Tá dormindo até hoje, Lula. Ele acordou só por 5 minutinhos e ele é, perguntou a mim. Foi, foi lavar o rosto, ele bebeu uma água, ele perguntou pra mim. Acho cama. que a parada é continuidade, né, mano? Se não houver continuidade, é, essas explosões acabam que não dão em nada, né? Não são nada, é, exato. Elas vão surgir de anos em anos e vão surgir de anos em anos, é só isso. Isso até um foi que a gente falou também sobre a movimentação no Instagram, né, para além do, do da, da telas, das telas pretas, enfim, teve aquele lance que eu achei super interessante, que foi a galera é, compartilhando, apresentando artistas pretos, né, gente que produz a própria narrativa, e eu falei daquele provérbio africano, né, que enquanto os leões não começarem a contar as histórias das caçadas, os caçadores sempre serão os heróis, e a gente segue consumindo uh, uh, o mundo a partir de uma visão de quem dita a história, né, de quem construiu a história, digamos assim, né, depois de ter roubado ela, do, do, de onde ela, de fato, nasceu. E... Aí a gente volta na questão do epistemicídio que eu falei, né? É, grande parte dos conhecimentos que a gente tem hoje surgiram no, no antigo Kemet, né, mano? Que é o Egito, o antigo Egito. E... Pô, o Pitágoras estudou lá, o Sócrates estudou lá, menos do que eles deveriam, mas estudaram lá. E tudo, tudo isso foi apagado, mano. A gente não fala sobre essa produção de conhecimento. Quando a gente esvazia o valor nessa produção de conhecimento, tá ligado? De modo extremamente violento, como é feito, né? qual colonização, a gente também vai esvaziando o valor que tem na vida dessas pessoas, tá ligado? E eu acho que isso responde muito bem a, a, a todas as questões ao redor de como essas coisas funcionam agora, sabe? Foi o que você falou daquela sua amiga que... É, é cara. Então, eu vou até contar a história de novo, sem citar nomes novamente. Apesar de que, assim, se, se, se ela for escutar também, eu... Não, não sinceramente não dou a mínima, mas é que assim, é uma pessoa que nunca se posicionou em absolutamente nada, nada, nada, nada, nada, não. Veio me mandar uma mensagem quando começou isso tudo a acontecer, tá ligado? Ela me perguntou assim, pô, Jota, o que que tu acha que eu poderia fazer pra me posicionar, entendeu? Pra, pô, falar que eu ajudo a luta mesmo, saca? Aquela parada... E eu perguntei assim, não foi, um, foi exatamente isso, porque eu não lembro exatamente o que a gente conversou, palavras exatas né, mas foi um bagulho tipo assim, mano, se o teu posicionamento vai acontecer só porque tu quer postar na internet e tal, não faz nada não, tá ligado? Porque isso torna um bagulho vazio, que o Lucas falou, tem que ser constante. Se você apoiar agora com hashtag, botar lá a foto preta e logo em seguida você tá indo no Twitter de merecer preto... E, e tipo, tá, pra que que serviu essa merda? É igual per muitos perfis no Twitter de influencers de Twitter, que inclusive eu acho um câncer por si só... É, que na época do Big Brother e afins, tipo, era um super racista lá com o Babu, com a, com a, com a Thelma... É, essas mes exatas mesmas pessoas... Pagando tipo, não mano, vidas negras importa então tal, tipo, vidas negras importam também é, a partir do ponto em que você, assim, você não pode ser racista com elas, é, é, tá ligado? É essa questão de ser uma onda, né mano? Rolou lá fora e a gente sabe como as coisas lá fora são amplificadas, né? Tipo, tô falando do, do, da América do Norte, né? Sozinho da América do Norte. E por ter rolado lá, a gente a gente percebeu é, como essa notícia chegou para as pessoas e como movimentou todo mundo e tá, isso é até interessante, é, é legal e é importante. Mas aí é ir pra além disso, né, mano? Como a gente vai responder a essas coisas? É, porque assim, é... tem o que acha que ser racista é dar tiro, dar tiro na cabeça do negro, assim. Mas, mas racista, racismo é um bagulho que você faz todo dia, tá ligado? É um bagulho muito estrutural, assim. Você, tem, tem falas suas que, que são racistas e tu não sabe. Ser racista não é só bater no maluco, ah, o preto, não. qual é, mano? Tá ligado? Não, é, não é, só, só, é só essa parada que te enquadra Como racista Tanto que teve aquele caso do Cossielo lá Que ele fez a piada lá Não, mas isso não foi racismo não O, que, que, o que, que pra você é racismo? Ele teria que bater no cara assim Ah, eu odeio você Pra ser racista? Como assim? É, a é isso galera que me já esqueceu, de, né, mano? De, de cabeça. Demórias curta. Né? Não, todo mundo já esqueceu. O cara continua ganhando o mesmo dinheiro que ele ganhava antes. É, o Cossito continua cagando dinheiro. Dele, mano, foi pra, uma, pra, uma, pra um desfile de moda com, com um acessório que originalmente era usado por escravos, tá ligado? Ela foi que queria homenagear. Tipo, tu quer homenagear o quê, mano? Tá ligado? Aí tem o um caso da Maju Trindade, que ela tinha postado o um bagulho lá, falando que, era, que ela era assimazinha. Tipo, mano, assim, eu sei... Tem gente que, inclusive... É, fala que, ah, você tá entendendo errado essa postagem da mal -utilidade. Mano, beleza, tá ligado? Pode ter até outro significado pro que ela botou lá. Mas tá errado, tá ligado? Não tem, não tem papinho. Tipo, você só... Tem, eu acho que é uma linha que não é nem tão tênue assim. Entre ser babaca e não ser babaca. Ser racista e não ser racista. É, eu, eu falei babaca pra englobar outras ah. coisas além de racismo, além tá de racismo. ligado? Porque assim, não é difícil você não ser. Tá ligado? Tipo, não é difícil você não ser um babaca As pessoas não deveriam ter tanta dificuldade Em não serem racistas, tá ligado? isso é impressionante É, não era mas pra ser tem... um barulho tipo assim Como, como eu faço uhum. as, as pessoas têm essa parada assim Mas como eu faço para não ser racista? é tipo como assim é, não... como eu faço, meu amigo? Você não... Como, como eu realizo essa árdua missão Como de... você faz para não ser algo que você nunca deveria ter sido Nunca deveria ter nem pensado Passado pela tua cabeça, parada, tá ligado? É igual essa pessoa que veio falar comigo, tá ligado? Tipo, ah, mas como eu faço pra me posicionar pra dizer que eu apoio pessoas negras? Se você, tá ter... se você tem que me perguntar isso, você tá fazendo errado, tá ligado? É igual um bagulho, eu vi no Twitter uma influencer, eu não vou lembrar o nome dela agora. Foi... Ela até fez uma postagem dessa que eu achei bem engraçada, tipo, dela botando com a amiga dela e perguntar, ah, mas o que que é racismo? Ela, lá, ah, se vira aí, brancona. Pô, 2020 perguntando é isso. isso, cara. Tá ligado? É Porque a gente sabe que essa galera tem acesso, tá ligado? É, tem cara. acesso e enfim é, é o lance da busca pelo pelo caminho mais simples tá ligado e já faz não sei quantos anos disso né mano não, mas enfim, a gente esqueceu de comentar da, do quanto a gente estava preocupado uh, com, com esse podcast não se tornar uma parada oportunista, isso, né? Não a gente isso! Não soar como insensível, tá ligado? Porque ele surge da, de, uma, de, uma ideia que eu, de uma ideia que eu troquei com o Jota, sabe? Ele veio conversar comigo e queria umas indicações de coisas pra ler desse, desse âmbito racial e tudo mais. E tipo, isso é sempre muito importante, tá ligado? Essas trocas são sempre muito importantes. E calhou de estarmos nessa semana, calhou não, né, mas de estarmos nessa semana com todos esses acontecimentos, que de novo eu digo que são todos pesadíssimos e tal, mas que infelizmente não é uma semana fora do comum, sabe, fora do normal, na vivência de uma pessoa preta, tá ligado, na América do Sul, ou enfim, qualquer outro lugar do mundo, saca? E a gente passa por esses acontecimentos que são o assassinato do George Floyd, o assassinato do João Pedro, e de mais um garoto preto no mesmo dia, um pouco mais velho que ele, que tava em alguns dos posts, mas acabou, mas acabou sendo sufocado, né? Acabou. Ah, não, eu, não eu infelizmente mais sobre. não consigo lembrar o nome dele. Teve um menino é dessa semana também, também da, da, da, da patroa lá que. Sim, é, acho que era Miguel o nome dele, e a mulher é a Sari. É. Sim, que inclusive eu não sei a quantas tá, tá andando isso aí. Mas ainda rolou aquilo, porque ela foi acusada de homicídio culposo, né? É. Quando não há intenção de matar e foi liberada depois Acabou de pagar uma fiança. De, 20 mil de fiança foi liberada no mesmo, no mesmo dia. E é agora mesmo. surgiram as fotos dela apertando lá o, o andar é. pra subir, sendo é. que a mulher tava no térreo. Então, estão pensando em como enquadrar ela em, em doloso depois disso. É, inclusive, pra quem não sabe que caso é esse do garoto Miguel que a gente tá falando, é sobre um, um garoto que, assim, a mãe dele era, era, Ela trabalhava na casa dessa Sari, né? Uhum. Bom, não podemos deixar de falar que é a prefeito, mulher do prefeito né? lá do local. Pernambuco, acho. Eu acho que é Pernambuco, mas eu também não vou falar que isso não tem certeza. Mas, assim, já tem, já tem um elitismo, é. Tá ligado? Né? E assim, ela essa, essa moça que trabalhava na casa dela pediu assim, ah, tô conta do meu filho um tempinho aqui. Eu quero ir fazer alguma coisa, pediu Cara, pra Cara, ela ia passear com a dela. cachorra da, da Sari. É, aí, tipo, Lembrando ela... que ela foi mantida trabalhando lá Mesmo sabendo que houve ali uma questão do covid Entendeu? A mulher, acho que foi a mulher Ou o marido, enfim, tem algo, algo do tipo nessa história e Ela foi mantida trabalhando lá e nesse dia teve que passear Com o cachorro é. Aí ela, em vez de cuidar da criança Igual o pedido, né Ela botou a criança no elevador Cinco anos, mano cinco cinco anos, anos. Botou a criança no elevador, apertou o botão Do, do último andar lá, o, te, o terraço lá uhum. E boa, a criança caiu E infelizmente veio a falecer Porque, mano Sim, não tinha, não tinha outra, outra resolução para essa história, não infelizmente. Vontade, né? e, e, esse caso, e esse caso rolou justamente no dia em que a PEC de, das empregadas completava cinco anos. né Isso só ilustra o quão, o quão zoado é essa situação aqui no Brasil, sabe? Essa relação patrão-empregado, sobretudo empregados que desempenham funções domésticas, né? O quanto ainda tem de escravocrata nisso, sabe? O quanto isso é bizarro. E tipo, aí, aí só, eu acho engraçado que se você parar para reparar, todos esses casos aconteceram num período de tempo... Tão curto, sim, mano. Sim. Parece que foi tipo uma. Aquele feito dominó maluco, tá ligado? Antes disso, também teve a menina Agatha que morreu, na a Kombi, com um tiro Inclusive, de fuzil. recentemente a polícia falou que não dá pra, pra apurar o calibre da bala. Mesmo caso do João Pedro, Pedro, agora, Pedro agora. Tá dando um dados de Sendo que a gente, a gente sabe que a, a, um, a, um tempo atrás tinha como, agora aparentemente não tem mais. Não, e tipo a já. cápsula tá, eu acho que tava em posse sim, deles, assim como a do João Pedro também tá na, na, na posse deles. É porque deles, a cápsula tá da ligado? polícia, né, mano? Tá entendendo? Não, é. não fazer dos isso. dois modos, né, mano? A que vai na cápsula que vai no nariz e a que vai no peito do preto, né, cara? É a mesma coisa. E a gente entrou de novo naquela questão do que a gente conversou da última vez também, que são essas, entre aspas, resoluções desses casos, né? Que a gente falou sobre os policiais que assassinaram o George Floyd, eles foram presos, né? Hum. Acho que vão cumprir 30 ou 40 anos, algo do o tipo. A tá... mano, e 30 e anos, o lance, a é e o lance dessa questão que me assustou foi... Não me assustou, né, mas foi a galera... É, ao ver as fotos assim, dos quatro policiais é, demonstrar assim sentimento de pena Ai, por um deles, cara. que é um policial ah, mais novo pena. e tava Ele lá só cumprindo ordem. Cara, e faz cara. pensar na, na questão da cumplicidade que existe entre os pares, né mano? É aquele bagulho que a Manu Gavassi falou, tá ligado? Branco com branco dá uma estética bonita, <risos> né Pois é, uma pois bonita, é. Né, cumplicidade né, dos pares, exatamente sobre isso. E inclusive vai tomar no cu Manu Gavassi. Ódio aos pequeninos, né <risos> Literalmente, <risos> não, não tenho nenhum problema com anões, tá ligado? Com pessoas pequenas, problema é com ela mesmo. Porque assim, é, eu acho que pra pessoa, pra pessoa ter pena da pessoa que fez uma parada dessa, ela é cúmplice, tá ligado? Totalmente, 100%. Não tem tipo, ah, não, só tô com pena porque, caramba, ficar 30 anos preso, você não teve pena do cara que foi, foi brutalmente assassinado? Mesmo com toda, essa, com toda essa, entre aspas, comoção, assim, todo mundo tá muito antirracista e, caramba, isso foi horrível o que aconteceu. Existe também esse sentimento de pena por um dos policiais que estava envolvido no assassinato, sabe? Uhum. Porque ele tava fazendo uma cara triste na foto. E as pessoas ficam, caramba, mas somos humanos também. E... É, o George Floyd também era, tá ligado? É mesmo. É, o, o lugar embaixo do joelho do policial tá reservado pra gente com pele igual a, igual a nossa, tá ligado? Igual a minha. Desde muito tempo. É. Sabe? Desde muito tempo. E a luta tem que ser pela mudança desse rolê, tá ligado? Foi que a gente. Aquela ideia que a gente trocou. A luta tem que ser, tipo, sim, nas ruas, mas tem que ser é, antes também. A gente tem que lutar por autonomia, é. sabe? A, a mão que puxa o gatilho não pode ser a mesma mão que vai servir o prato de comida pra você. A gente não pode esperar isso. Tem que ser. Sabe, essa é a busca, a gente não pode esperar nada do Estado, mano. Eu, conheço, eu conheci um cara muito interessante, o nome dele é Ron Finlay, ele, trampa, ele, é, ele é um cara gringo, ele trampa com horta, tá ligado? E isso se tornou meu maior sonho começar uma horta comunitária, não só no, na minha área, mas em outras áreas, porque quando você começar a ter esse tipo de autonomia, mano, você, você vai estar tá começando... Não, mano. Sim, mano, é, é o primeiro passo da parada, saca? Comer é extremamente político. Mano, o, o, na Índia, os caras costumam dizer que, que existe um deus pra cada pessoa, saca? E eles têm uma deusa específica pra comida que se chama Anapurna, não tenho certeza, mas que é, é a personificação dela é a própria comida, tá ligado? Uhum. E a gente entra na questão de, mano, privatizar o deus, tá ligado? É, mano. Aqui não tem deus pra todo mundo, porque nem todo mundo come. Exatamente, nem todo mundo Saca. tem direito a viver, mano. Sim, e a, mesmo... gente, e a gente vê a, o, e o é algo povo. E a Alpha vai ser tão comum quanto respirar, tá ligado? Sim, e a gente vê o povo, pô, esperando pelo Estado, mesmo Estado que quer assassinar ele de qualquer forma, sabe? A gente tem que, sabe, ir atrás do Tomás Sankara, mano, que ele fez em Burkina Faso, sabe? O cara se ligou que, tipo, os países ao redor, sobretudo os países da Europa, fodiam com, com os países de África e depois emprestavam grana pra cobrá-los, tá ligado? Então ele decidiu fechar tudo e, mano, a gente vai usar nossas próprias roupas, vai comer nossa própria comida, sabe? Tem que ir atrás do Fela kuti, O kuti criou a república dele dentro de um país que ele não acreditava na política, tá ligado? E as pessoas viviam ali... Mano, a, os exemplos de autonomia tem que ser os maiores agora, sabe? A gente tem que ler o Marcos garvey mano. A gente tem que procurar essa coisa, sabe? Pra, pra saber como se posicionar pra essas questões, saca? Isso me lembra o, uma parada que eu vi. É, não é nem necessariamente dentro desse assunto, mas sobre a parada de, de, de ser missionário em um missionário na África, é nem país ah, africano, missionário na África. Não, não. Que eu vi uma citação, maravilhoso país, África. Uma, é, eu acho incrível, tá ligado? É. Maravilhoso não, só tem fome, só tem fome e criança chorando. A África é o maior país do mundo, né, cara, a é, é o é maior a país, que os Unidos, é, com certeza. É, era é, é a situação de um, de um general, de um general ele eu não vou lembrar o nome do maluco, tá ligado, porque já tem umas semanas que eu vi esse bagulho. Uhum. Na verdade, tem, acho que já tem mês que foi um bagulho lá por causa do Big Brother, então já tem um bom tempo, é, que ele tá falando exatamente sobre isso, tipo, é, em vez de me trazer me trazer o peixe, me traga sementes pra plantar na minha terra e poder não depender de você, tá ligado? Porque se não adianta, porque o branco ia lá, levava as paradas pros malucos, só que depois eles queriam agir como deuses ali, tá ligado? Queriam tomar conta do, tipo, não, não só do, da terra dos caras, mas tipo, do que eles faziam, do que eles acreditavam. É, é igual esse parada da igreja, tipo, ah, vou te dar comida se tu aceitar Jesus, tá? Senão você vai ficar aí sem, tipo, ah, ok, então, uh, Jesus é mano. É, mano, mano essa questão do questão dessas ideias missionárias e tal são de uma violência enorme, tá ligado? É, chegar com, com, introduzindo seu Deus, seu, seu panteão de Deus e suas, suas questões, sua mitologia, é, quase sempre, quase sempre não, é sempre uma, uma violência muito grande. E é muito complexo como essas coisas funcionam E é mais complexo ainda pensar, por exemplo, aqui no Brasil Que a gente vê que religiões né, Tipo a, a religião evangélica A religião católica Acaba é, Estando sempre ligada a, ligadas a essas ações Que, que geram a, esse tipo De apoio é, financeiro saca? É. Sempre ligadas a esse tipo de ação e também é uma questão super tensa, sabe? E tipo, você eu também mesmo. não quero ser hipócrita falando que tipo, ah, não tem que ajudar não, tá ligado? Só que se for... O modo por... como você ajuda, é, né? exato. Mano, você mano, chama você... de ajudar. Você tem que ajudar por querer ajudar, não E a por pior querer... coisa é como a gente consome também esse bagulho de a África, é, é, o, é o país. É né? o país, porra, o país mais pobre, né? Que precisa de ajuda e tal. Mano, sabe? A gente, é aquilo, a gente continua consumindo África pela visão da Europa, tá ligado? Ah pela visão que a Europa construiu de África, que ela ajudou a, a deformar, sabe? É, Cabo Verde, por exemplo, é um lugar que vive grande parte do turismo, sabe? O, de o sonho feminino. da minha mãe era é morar em Cabo Verde, Cabo Verde. É incrível, sabe? É, lugares lindos. E, e A gente tem que parar de, de enxergar a África como esse cartão postal da criancinha magrinha ali, passando hum, fome, embora... É, é, a do, é a visão do colonizador, tá ligado? Ele, ele pega a parada, ele diminui o... o, o... Isso, diminui a importância dela pra você não ter interesse nisso. Pra ele poder ter o poder pra em cima daquela parada, tá ligado? Assim, mano, é, eu, eu, eu cresci escutando a gente falando que os Estados Unidos era o melhor lugar do mundo. E tipo assim, hoje em dia, mano... Eu, eu vi com a namorada. Eu, eu quero morar fora, mas... O eu... cara não tem saúde pública, mano. Não tem saúde pública, <risos> eu mano. Eu tenho pavor de morar nos Estados você Unidos. Você tá maluco? Mano. Eu não quero pagar... 15 mil dólares pra, pra botar um rote no meu dente, pra, tá ligado? Pra botar uma resina no meu dente, pra fazer uma limpeza, porra. Eu não quero fazer um, isso. Poder colocar um gesso tá ligado? Pô, botei... É, botei mil dólares pra pagar, botar um gesso, mano. Eu vou no hospital da posse e eu posso demorar um pouquinho, mas em quatro horas eu tô engessado, Tô, tá voltando, tá pra casa, tô, tô voltando pra casa, Tô voltando para casa. Eu me lembro que da primeira vez que eu, que eu, eu, eu, eu peguei o GTA V, eu, tipo, você morre e volta do hospital e aparece lá, menos 5 mil. Eu fiquei, eu, cara, eu fiquei, como assim? Como assim cinco o pau, mano? Cinco, cinco pau, pau, velho! Você tava morto, isso, né, mano? Eu acho que foi um <risos> até tá barato. É barato. Pra quem morreu, quem explodiu do avião. Aí eu fiquei Depois eu comecei a analisar essa parada, tipo, cinco pau, os caras não, não pagavam nem ambulância. É, eu acho incrível como... Como, como esses países têm a capacidade de, de fazer esse tipo de situação, tá ligado? De... de desmoralizar toda uma, toda uma raça, saca? Aí a gente volta pro lance que, que aconteceu com, com George Floyd e com tantos outros negros nos Estados Unidos e Europa e Brasil no geral. É. Mundo afora. Mundo afora que, que você desmoralizou tanto essa galera que você tá matando elas e tá tipo, pô, mas esse policial aí também, pô, é que ele é novo, né, cara, pô. Que a gente vem falar, mas tem que levantar a bandeira de todas as vidas importam e você poderia se fuder, <risos> né? Por mim, assim, perfeito a galera, tipo, não é porque eu estou lutando pra, pra, pra as pessoas terem consciência de que vidas negras importam, que as outras vidas não importam, só que não tem nenhum, nem, não tem nenhum policial botando fuzil na cara de morador da Zona Cara, eu, assunto, eu acho, acho que quem, acho que não precisa ser, isso não precisa ser explicado, tá ligado? Não o pior é que precisa. Eu, não, acho que quando a gente cai na cidade. Não deveria, do, mas precisa. Acho que quando, tipo, a pessoa precisa de uma explicação sobre isso, mano, ela já tá... Ela é mal intencionada, Sim, né? Sim, cara? cara, ela é mal intencionada. Aí usa aquela parada do, do Morgan Freeman falando que... Que sou... <risos> eu odeio as imagens do Morgan Freeman falando qualquer coisa. Eu queria gostar tá do ligado? Morgan Freeman, mas sempre lembro desse bagulho. Aí eu não é... consigo mais Sim, cara, eu acho que já é uma pessoa. Quando você precisa. Quando você precisa, conven... quando você precisa convencer as pessoas, tá ligado? Que, que a luta por, por, por, um, por um grupo que tá sendo massacrado não quer dizer que você quer massacrar outros grupos <risos> que você não se importa. Sabe, Bom, tem um alguma vídeo, coisa errada. o um vídeo que eu vi festa. no Facebook ontem. Tipo, uma mulher, é, tipo, era um sketch, obviamente era um sketch mina chegando, tipo, caramba, aquela casa tá pegando fogo, vamos ajudar a apagar o fogo Aí outra mulher chegou e falou, pô, oh, mas e a minha casa? Ah, sua casa tá pegando fogo? Ela, não, mas a minha casa também é importante Ah não, mas é que essa casa aqui tá pegando fogo Ela, pô, mas você tá esquecendo da minha casa, minha casa também é importante Ela, não, não tô falando isso Aí Tipo, é exatamente esse papo, tá ligado? A, a tiazinha lá que mora no, no prédio em Botafogo. Não, mas como assim? A sua vida as regras importam. Eu pergunto, senhora, quantas vezes um policial te parou na rua porque você tá andando? Quantas vezes você foi fazer uma parada nada a ver com que tu entrou na C&A da vida e tinha uma insegurança te seguindo? Quantas vezes você conseguiu? Nenhuma, né? Também então, que você tá trazendo essa pauta pra mim agora? Porque não faz sentido. É, é mal-caratismo essa parada. Eu não consigo pensar outra palavra, é mal caratismo. Inclusive duas palavras, mal caratismo. São duas, desculpa. É aquela parada, tipo, que eu tinha falado no, no, no, no outro que a gente tentou gravar. Que eu não consigo tirar a razão dos manifestantes do que eles estão fazendo. Ah, mano. mano não pode quebrar. Caralho. Ué, mas usaram a violência tá contra, contra a vida inteira e agora não vai poder usar a violência contra eles também? Tipo. O Estado aplica violência a. a porra. Como você disse, 400 anos pra trás tá o Estado já é, é, aplicando violência em cima de, das, das pessoas e agora as pessoas não podem responder na mesma moeda. Por quê? É, é aquela parada que a gente tinha comentado antes do episódio começar. Eu não sou a favor de vandalizar comércio pequeno, comércio de bairro. Isso eu não gosto, isso, isso não acho maneiro, não. Mas, mano, eu não vou quebrar a vidraça de Itaú, por quê? Me dá um motivo muito bom pra não fazer isso. É complicado, mano. Tipo, é uma parada que você não pode, que... não pode querer cobrar agora pacifi... é, é, é, que as pessoas sejam pacíficas quando vocês nunca foram pacíficas com ela e nunca passaram a mão na cabeça dela pra nada. Vocês sempre só fuderam, fuderam, fuderam as pessoas e fizeram de tudo de pior que, que tinha, tá ligado? Então a gente, tipo, é. é, galera, vocês têm que... Agora que é vocês que estão sofrendo, o que vocês que podem sofrer o que, o que essas pessoas sofreram, é, ou fica com medo, se tranca que é ai não, mas isso é errado, ai, ai, tá ligado? Porra, é errado pra quem, parceiro? É errado pra você, pra você que fez essa vida inteira, pra, gente, pra quem tá batendo gostosinho, vou ver. Deve ser, mano, é uma delícia, uma delícia, uma pessoa oprimida, batendo um filha da puta desse deve ser uma sensação de liberdade deliciosa, mano. Eu me lembro daquele meme do garotinho, tá ligado? Tipo, que a Harry Potter perguntando, ah, o que, é que você veio fazer na rua, ele... Ah, quebrar coisa, botar fogo em ônibus. Esse moleque teve certo a vida toda, a gente. Mas você viu, mas que, você que, viu que, que, o, que o vídeo foi quebrado agora? Tiraram do vídeo? Não, porque, tipo assim, a pergunta que o cara faz é... é você veio pra rua pra, pra fazer o quê? É... O que... Aí ele... Quando você aumenta o volume, você ouve o cara perguntar algo tipo assim: o que não é o certo é ele? Quebrar as coisas, botar fogo em ônibus. Ah, morreu. Tá, o vídeo morreu, tá é ligado? Acabou, é, acabou. é, mano, meu mundo desabou quando eu vi isso. Como diria Alice Caim, meu mundo cai. <risos> Mas sobre o lance das manifestações lá fora e tal, e as resoluções assim, entre aspas, a gente falou também sobre a galera que tá nas manifestações e o tanto de coisa que pode acontecer com eles também, que vai acontecer. Por isso essa mobilização de caras como Colin Kaepernick, que é o jogador da NFL, né, ex-jogador da NFL, que agora só tem contrato com a Nike, é, resolveu pagar os advogados de todo mundo que estivesse nas ruas e tal. Caralho, isso foda. Eu acho é que bonito. é uma coisa importante a gente falar de novo. É. <risos> a minha nota de repúdio é o Thiago Leifert, que na época da, dessa questão do... do o sapatênis ...do, da... do Caperni, que falou que concordava com o Trump e que esporte não é um lugar pra política, tá ligado? A gente te odeia, Thiago Leifert. É, inclusive você é só... você é um sapatênis mal feito, <risos> tá ligado? <risos> Tá ligado aquele sapatinho que tu na, na, nas lojas de Baixo? <risos> é você. Inclusive o dono da de Baixo é Bolsonaro. Eu tive acesso a uma informação ontem, que agora eu não, não posso confirmar com certeza. Eu criando fake news. Mas <risos> eu vi que, que o número de pessoas é, de, autodeclaradas, né? Pretas nos Estados Unidos é tipo, basicamente, 12,5% da população. Só. Só. Ah, eu também fiquei bastante chocado com isso. Deve ser assim, foi. foi. É. Deve ser sim. E aí, foi no, foi no, foi nesse, naquela, naquele jornal de da, da Globo tentando se retratar por fazer uma mesa de discussão sobre racismo só com gente branca. Tá, que aí tá? foi patético. E né? eles levantaram e falando sobre isso, falaram sobre caramba, aqui é um país majoritariamente preto, e tal. Enfim, é, eu sou tipo, gente bem chocante esse, esse dado e. É e tipo levo, é, seguindo lembro, essa né? essa lógica que tu criou. É, vamos, eu acho interessante a gente falar sobre como a mídia no geral inf, tá, tem, tem influenciado tanto para bem quanto para mal essa luta a gente já falou um pouquinho antes aqui sobre a parada do, da hashtag Black Lives Matter da galera falando tipo não, nossa, a vida é branca não importa só que assim, tem acontecido um fenômeno na internet que eu acho bizarro, bizarro, bizarro, bizarro que é esse da galera tipo é, se, se manifestando em prol de uma parada que ela não acredita pra ganhar visibilidade, curtida e seguidores. Minha namorada falou que que uma galera fez essa lista, né, de artistas negros pra você acompanhar. E quem tá fazendo essas listas tava tá ganhando, tipo, milhares de seguidores, assim, tipo. Mas era sobre isso? Eu acho que não era isso que tinha que acontecer, tá ligado? Eu fiquei um pouco confuso com essa história toda. Tá e, tipo, não só isso, tá ligado? Mas a mídia no geral, tipo, a mídia televisiva principalmente, jornalística, os caras, eles, ao, ao mesmo tempo que eles têm o trabalho de informar, é, que deveria ser um bagulho 100% simples, né? Tipo, acontecer o X ou informar o X, eles estão fazendo um puta desserviço em algumas situações. Igual essa parada da mesa de debate com brancos. Tipo, mano, é sério? Vocês vão debater racismo com. Eu acho que era uns 5, 6 brancos, um bagulho desse, tipo. A Globo é uma emissora que não tem muitos negros, mas tem. Tá tanto que eles... Acho se... que eles deram uma cavada, assim, eles abriram todas as geladeiras possíveis pra, tipo, gente, vamos ver é, eles... os tonzinhos mais pra baixo, pra gente poder falar aqui com um pouco mais de propriedade e, e não soar... Tão racista. É, tão zoado quanto nós somos de fato, tá ligado? Eles mas é assim que as tanto, coisas mano. são resolvidas, mano, mundo fora né, tipo... É... O que são os congressos, né, mano? Essas mesas aí que tomam essas decisões pelo Estado que... Não falha nunca, né? Segue cumprindo o é. que ele tem que fazer, que é o que ele se propõe a fazer, que é ser essa máquina de moer preto e pobre. Todas essas decisões são tomadas em salas com dezenas de brancos, tá ligado? Velhos homens brancos de, de, de meia idade, enfim. É, e são eles que tomam essas decisões, sabe? E vão continuar a ser esses caras que vão reger e, e contar. Aquela parada que o Bojack Horseman tem, tem episódio é, que eu né? É, do Bojack. Vamos falar sobre, sobre aborto, é sobre, sobre aborto, aborto é. é. Com homens engravatados eu brancos. Eu lembro esse episódio. É, é o tipo... É o tipo de parada que, que, que, que tipo assim, é, pode soar como piada. Eu, eu preciso muito essa parada do Monte Pai, tô como exemplo. Mas, mano, a gente vê que as pessoas que estão falando sobre isso não tem propriedade nenhuma pra falar sobre isso. É tipo, ah, você, po você pode ler o quanto você quiser sobre racismo, cara. Você não vai saber falar sobre isso. Não é a tua pauta. É igual eu falar, tipo, eu, eu, eu como homem, eu posso, eu posso super apoiar o feminismo, tá ligado? Mas eu não posso eu posso falar, eu não posso debater sobre isso com, com a autoridade, tá ligado? Eu já até falei com a minha namorada aqui, tipo assim, ela falou que é muito lindo ver o homem se... se é, Apoiando a causa, mas toda vez que ela escuta um homem falando que é feminista tem vontade de vomitar. Feminista, né? Eu apoio mulheres. Eu dado, né? <risos> Mais feminista que eu? Ela falou. A Juliana uma vez falou que o maior medo dela é ir na cozinha pegar água e ter o dado do Label falando que é feminista. Falou, Mano, imagina o pesadelo de uma situação é dessa frio. Minha. É a mesma coisa que eu vi com o bagulho da Globo, cara. Tipo, ah, quem podemos botar no nosso debate sobre, sobre raça e, e vidas negras? Esse cara branco e aquele cara branco? E essa acho, mulher branca? É, a Globo realmente fudido tudo isso, mas aí, tipo... Não cê, é só a Globo, né? Você já referiu nos noticiários dos outros, dos outros canais abertos. É a abertos. É, mano, a questão... Depois, eu não sei, eu não posso afirmar, né? Mas, tipo, acho que foi depois do Wagner Montes, esse rolê do, do, desse esse jornalismo imparcial, tá ligado? Ah, pô de, de balanço geral, mano, o jornalismo sim, essa geral. galera que, tipo, só promove, tipo, um mod muito assim, super muito óbvio, tá ligado? E a galera que, que as pessoas tem mais contato, sabe? o que as pessoas absorvem, o que as pessoas assistem, sabe? O que que fala diretamente com elas, sabe? Tipo, sei lá, a campanha do Bolsonaro, como ela chegou para as pessoas que que ou não tinham informação por algum motivo, ou de fato estavam desesperadas, tá ligado? Porque de fato essa é a base do cara. É, a parada do... O Bolsonaro não é um grande tirano, tá ligado? O Bolsonaro ele é a representação de grandes, pequenos tiranos que tem no Brasil e... e ah, mas e ele é... apoiam e... Ele é o cara que foi é porta-voz do discurso que as pessoas não tinham a coragem de fazer. Não, total. eu Acho que uma grande parcial da população é, é essa. grande parcela da população que apoia ele. Mas também essa galera que de fato estava desesperada e, e achou que ia encontrar, Passada, tá ligado? Né? Uma saída. Uma saída fácil. Essa galera que não foi alcançada por outros discursos. Outro, outro, outra nota aqui muito importante, não vamos comprar esse discurso dessa galera arrependida, tá ligado? A gente não, não, pode, não A gente não. não pode esquecer nunca, tá ligado? Que o Frota, ele é um estuprador confesso em rede nacional e ele nunca pagou por isso e talvez nunca vá pagar, tá ligado? A gente não pode esquecer que a Xerazade falou aquilo daquela vez do garoto amarrado ao poste. A gente não pode esquecer. A gente tem uma memória muito curta, mano. A gente vai deixando as coisas passarem, sabe? É, é igual o exemplo que eu tinha usado da, da, da, da outra vez. por tipo, o Dinego exaltando o comportamento do Itzel é, sobre quarentena. Que, que, que também tem muitos erros. Muitos, muitos, muitos erros e esquecemos que meses atrás ele mandou fuzilar a favela de cima de um, de um helicóptero em que, inclusive meses atrás, é, anteontem também, tá ligado? <risos> o Vítor é um genocida, tá ligado? Ele é o, o, o maior exemplo assim do Estado cumprindo o que ele quer de fato cumprir, tá ligado? Escancaradamente. Quando ele subiu naquele helicóptero para dar tiro, ele já demonstrou isso, sabe? Quando no início do ano, as crianças do ano passado, creio eu, não tenho certeza. As crianças não tinham ido estudar porque as vagas de escola estavam tipo toda aquela loucura lá nas escolas públicas. Ele tava correndo. Fazendo treinamento com o Bop. Uhum. Sem, motivo sem motivo algum. Sem motivo algum, Eu achei esse vídeo ridículo. Pois é, mano. É, eu, eu falei muito do vídeo, no, no, no, no, no, Todo o Cineclube é, calhou que foi uma semana em que, tipo, como essa, tiveram muitas mortes num espaço curtíssimo de tempo. Não, que elas já não existam, né? Mas a gente teve essas mortes noticiadas num no espaço curtíssimo de tempo. Então foram três sessões seguidas, iniciando falando sobre. É, é, Mano, como o Witzel é esse, esse exemplo de como o Estado tá, tá cumprindo o que ele quer fazer, tá ligado? Ele é um, um genocida né? abertamente é, é zoado. Mas enfim, eu acho que o ponto não tem que, não tem que ser esse. O Witzel e Bolsonaro, os dois, eles têm muito menos de 400 anos, tá ligado? É, é isso é um bagulho que veio de muito, muito menos muito de 400 anos. Grande. E se a gente fica... É porque eu, eu chegou eu chego esse momento de que a galera toda tá tipo, super, caraca... É, Bolsonaro, Witzel e uh, esse governo fascista e tudo mais. Irmão, tá ligado? Calma, vamos. É, levanta você... a cabeça, olha, olha, olha o jogo, olha o redor. É, as UPPs, tá ligado? Estavam lá no governo do Lula Tava. também. É. Sabe? E, e fazendo as mesmas horas. coisas pois que é. estão sendo feitas no governo atual E pois ninguém é. tava falando nada tá é, A galera é, é branca, antirracista, esquerda e tal Vocês tipo, chegaram agora numa parada que já tava meio complicada há um tempo Sim, Inclusive são assim. pontos é um ponto que você um baixo de 450 Isso é um ponto que tu, tu, tu, tu jogou agora Que eu acho muito engraçado Que a maioria dos antifa, antirracista, anti Era a galera que tipo, não se interessava nem um pouco por isso não falando que você pode, você não pode criar interesse sobre essas causas, não, claro. mas tipo, um o que tá aqui, tipo, querendo. querendo... da noite pro dia, que esquece é... se tornar a revolução, sendo é, tipo, que nunca nem. nem peito, Nunca aqui. derramou uma gota de suor pela parada, tá ligado? Tipo, não, eu tô fazendo, eu vou dar por não isso. Não que não eu posso tô... começar a derramar, mas é porque você tá começando de jeito errado, É, embora a internet seja, tipo, a, a chave, assim. crucial, crucial pra preparar pra, pra, pra, é, pra toda a movimentação é. que tá rolando, sabe, nessa, nessa década, na né, década anterior. A gente também percebe que tem um monte de coisa deturpada rolando, tá ligado? O que foi aquele boom de não sei quem antifascista? É, sei lá, é, não sei, mano, fascista, antifascista. Ah, né? é, LGBT antifascista, LGBT antifascista é, designers antifascista. É. Eu, eu entendo perfeitamente esse bagulho de você buscar, ter, é, saber, perfilar, sabe, tipo... É, a representação, tá ligado, de algum perfil e tipo, se declarar aquilo eu, eu, eu entendo, eu acho muito válido essa busca mas a questão aqui não deve ser essa, mano essencial que antes de antifascista tem que ser antirracista exato, sabe, a gente exato. não pode esquecer isso, mano, a gente tá aqui levantando essa bandeira contra esse, esse, esse essa organização política, tá ligado que assim, nem sei de onde tem origem, mas provavelmente de Europa, né, tal, Problema. a questão toda fascismo, esse regime político, mas mano o racismo tá aí, né, gente é, eu, eu acho que, tipo, é porque eu acho que racismo É uma palavra que, que... É uma palavra que a galera acha muito forte lá Não, acho que ela acha fraca Eu acho que, tipo, racismo é uma palavra muito corriqueira Ser antifascista é mais pesado, tá ligado? Não, é, não, é, todo dia, o governo não é todo dia que se falam sobre fascismo Não é todo dia que você fala sobre fascismo Hoje em fascismo. dia sim Não, agora sim, é mas, mais tipo, tá não, sim, mas sim. tipo assim é, No seu dia a dia do ano passado Quantas vezes você ouviu alguém falar sobre Ah, muito assim em mídia Sobre fascismo, tá ligado? Poucas vezes, agora e... sobre racismo você ouve do, do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro. Eu também tá que uma parada engloba a outra, mas enquanto for tipo, mais importante, mais pesado se declarar antifascista, tipo, o um governo é fascista. Enquanto for mais pesado que se for maior que ser antirracista, que um governo racista pode fazer, a gente vai estar tá caminhando no lugar errado, tá ligado? Inclusive, um bagulho que eu acho super importante falar em relação a esse bagulho de, de movimento antifascista. Que inclusive eu apoio muito, tá ligado? Ver as pessoas uhum. falando sobre isso. Eu mesmo compartilhei a imagem de audiovisual antifascista. Tá ligado? Uhum. É, mas muitas pessoas, pelo menos pelo que eu vi, tem muita gente que não faz a mínima ideia do que é aquilo. Ah, porra. Da origem ah. daquela bandeira. Eu vi, eu de vi é, uma galera falando sobre as cores da, viola, da bandeira. Tá assim mas de 100%, de 100% eu acho que tipo, pelo, menos, pelo menos 25% ali não sabe o que tá fazendo, tá ligado? Não, Ou até mais. Eu não vou dizer que, tipo, o Buzz, que, tipo, é. é... O, o quanto essa parada se espalhou é, é de fato ruim, tá ligado? Não, eu acho, eu acho bom, aí, só que não é, é só essa luta, tá ligado? É, foi o que a gente falou o tempo todo, a tecla que a gente tá batendo, tem que haver a continuidade, tá ligado? Tem que, é, tem que haver um movimento sincero e contínuo, sabe? É tipo, o Bolsonaro e o Whitson são bicho, bichos papões, só que isso não veio deles, isso não começou neles. Isso começou muito tempo atrás. E vai, isso vai continuar para muito depois. para depois da morte deles. Eu isso me lembro vai de, um, de um vídeo. Não sei se vocês chegaram a ver que eu compartilhei um vídeo no, no Story do meu Instagram. É, sobre, sobre uma manifestação lá nos Estados Unidos de, de, três, de três gerações de homens negros diferentes com, de, de, é, discutindo: um de 31, um de 45 e um de 16. Esse de 45 tava tão desmotivado. Pra, porque, mano, não é a primeira vez que ele viu isso acontecer. Não vai ser a última. E tipo, esse cara de, de. E esse cara de 45, ele queria ir lá, queria quebrar, queria dar tiro, queria botar fogo. E esse de 31 tava um pouco mais sensato, só que chorando com aquela situação toda, porque ele também sabia que daqui a 10 anos ele seria esse mesmo cara de 45 anos. Aí ele, eles puxaram o cara de 16 e falaram, você tá vendo o que tá acontecendo aqui agora? Você tem que estar tá preparado para daqui a 10 anos você lutar no nosso lugar porque isso vai acontecer de novo e lutar da forma que você tá lutando hoje, tá ligado? Exato. Aí ele falou, você tem que ter noção de que tudo que a gente, tudo que a gente passou a nossa vida lutando, duas gerações de homens negros lutando, caiu no que é a sua geração, tá ligado? Então, se você não continuar essa luta, não adianta de absolutamente nada. E essa parada da continuidade, não adianta de nada você lutar se você não passar isso para frente, cara. A busca na real, o que eu queria, assim, do fundo do coração, passar pra frente era não ter que lutar, tá ligado? Mas como a gente falou daquela vez que... Até um ótimo gancho pro livro é que é de fato uma luta pra vida inteira, sabe? os livros que eu, que eu falei pro Jota na vez que ele começou essa conversa comigo que deu origem ao, ao podcast é o Entre o Mundo e Eu, do Tanahassi Kultz, que é um, é um jornalista negro norte-americano. E o livro começa com a premissa de ser uma carta que ele deixa pro filho dele de 15 anos, sabe? O filho dele se depara com uma situação fodida de um garoto negro assassinado pela polícia. E, e no noticiário eles mostram que esses policiais foram absolvidos, que não deu em nada. E aí o coach, tipo, caralho, mano, eu, eu, eu passei por um episódio idêntico a esse e ele começa a escrever essa carta. E essa carta é basicamente pra explicar o que existe ali entre ele e a experiência, e a experiência do que é viver o mundo, assim, por completo. E, e, tipo, é muito, muito forte em vários momentos, sabe? Eu acho que tem, tipo, muitas paradas importantes a ressaltar no livro, mas eu lembro de um pedaço específico que é esse justamente da luta da vida inteira, sabe? O, o Coates, ele ele tá na rua, ele ainda é criança nesse momento do livro, ele tá numa rua e vê um garoto, de um lado da rua, olhando para os outros garotos, assim, um grupo de garotos, de seis, oito garotos, que queriam brigar com ele, e ele fica observando aquilo, o quanto eles, eles, se, eles se olhavam e que iam tretar, iam cair na porrada. Ele percebia a falta de medo no garoto, né? O que ele achou que era a falta de medo na época, porque depois ele fala sobre o medo ser uma parada inerente à nossa existência, sabe? Não só nos Estados Unidos, né? E aí ele fala que, caralho, o garoto não demonstrava medo algum, saca? Ele não demonstrava medo algum justamente porque ele tava acostumado com essa diferença de números, tá ligado? eles estarem em maior número não significava nada, porque desde que ele nasceu, sabe, há muito tempo, é uma guerra pela posse do corpo dele, o mundo todo está contra ele, saca? Desde o início, desde, desde sempre, né? Ele fala que essa, de fato, era uma guerra pelo seu corpo, a guerra de uma vida inteira. Ele fala nesse livro também sobre ouvir o Malcolm X falar e perceber que ele foi o primeiro cara preto que ele ouviu na vida que parecia ser dono do próprio corpo. E a gente vai passar sempre nessas questões né de corpo dentro do livro, e até quando ameaçam prender ele, ele percebe que isso é, tipo, sabe, de fato suspender a vida no corpo dele enquanto ele estiver preso. É... Enfim. Mas é super é, uma indicação que eu faria porque pô, cabe tanto nesse momento, tá ligado? Infelizmente cabe perfeitamente pra esse momento. e quantos outros momentos também não coube, tá ligado? É, esse episódio vivido pelo filho do, do coach, que é o mesmo episódio que ele viveu anos atrás e que ele vai contar... É justamente o que a gente tem visto todos os dias, tá ligado? E tendo respostas muito parecidas. É, essa parada, do, eu acho isso muito muito impactante, mas me dá um, uma, uma lembrança de uma outra parada que eu acho muito importante para ser falado né, sobre, quando você está falando sobre pele negra e sobre racismo no geral, que é... Eu já vi, já vi pessoas falando, tipo, não, mano, mas tipo, a indústria em si, é racista, porque introduz negros em xxx, no Twitter se fala muito sobre. Mas já parou pra reparar que a maioria dessas citações a negros em internet são 100% sexualizadas? Esses dias eu vi uma, uma, uma página famosa, no, no, essas páginas demais do Twitter, tá ligado? Uhum. Botando a hashtag Black Lives Matter. Com o corpo de uma mulher preta, toda bunduda rabuda de biquininho, em geral batendo palma assim, tipo, é, vidas negras. Eu fiquei tipo, mas é. vocês não tão. Ah, tá ligado? Igual a publicação da rede social azul, né, cara? É, aquela é pergunta que eu mandei pra vocês, tá ligado? Tipo, Black Lives Matter com com preto pelado, assim, tipo. Fazendo que isso, pose cara? sensual, foto, tá ligado? É. Tipo, o, o preto e a preta não são corpos, não são corpos feitos para serem 100% sexualizados, tipo, isso me lembra muito da época da escravidão, tá ligado? Que era, que era, tipo, que, que os, os escravos eram muito usados pra procriar, assim, tá ligado? Tipo, ah, eu quero transar, vou estuprar aquela mina lá, e Mas se tiver filho, teve. Se não tiver, também é nós e, Tipo, é, sempre que eu vejo uma imagem dessa, me remete a isso, tá ligado? sobre a colonização portuguesa aqui no Brasil, né, cara? É, cara. Porque os ingleses os outros achavam que eles eram, tipo, malucos e porque a relação dos portugueses assim, seria esses... primo pobre da Europa, os brancos é. assim, né? E, tipo, a gente não chegou não... nesse lance todo de primo pobre da Europa é, no outro podcast porque a gente tava tá falando sobre pessoas que não se consideram negras ou não se consideram brancas porque são latinas. O que não faz a, a porra do mínimo sentido, tá ligado? Ah, a gente falou sobre o bacural Sobre o bacural Porque, não, é, assim, é. tem uma cena no bacural que os norte-americanos falam Ah, oh, mas você não é branco. Caramba, mas é que eu nasci no sul. Aí, tipo, tem um texto que, ah, mas é porque ele é latino. Tipo, você não deixa de ser branco porque você é latino. Tá Eu discordo plenamente desse, desse lance do caramba, eles não são brancos. Sim, eles são brancos eles e serão são, tratados velho. como brancos e. Você, vão agir você bota como eles brancos. na frente de qualquer outra pessoa assim e fala, eles são o quê? Brancos? Ninguém fala, não, que aquele é um latino, tá vendo esse cabelo ondulado. Cara, cala a boca, tá ligado? Parece. É igual. Esse cabelo preto. É, Quem tem tipo, cabelo preto? Esses olhos castanhos. É. O que é fortes? isto? O que é isto? Eu só conheço meus amigos da Finlândia, loiros brancos <risos> e com <risos> olhos claros, é, tá ligado? Tipo assim, é, é sobre, foi exatamente sobre essa parte. Essa fita dos espanhóis e portugueses serem esses brancos que não são esses brancos da Finlândia, ah, Suécia, é, enfim. É, é. Eles são e... os primão meio, meio sujinhos, né? Sim, tá tipo, Portugal foi brabo, assim, entre aspas, porque foi uma merda que eles <risos> fizeram, fudidos. Até um na expansão ultramarina, mas logo em seguida teve esse lance de como é, eles agiam nesse relacionamento na colonização, tá ligado? Com, com os nativos e com os negros escravizados, tá ligado? E como a galera no resto da Europa achava bizarro. <risos> a parada deles fazia tipo, tipo, lá os igrejas, né? portugueses, mano, o que estão fazendo, cara? Eles, eles vendem espelho pra comprar terra, os caras são malucos. E, e vendendo espelho, eles escravizaram a galera, né? É, mano, e criaram um império. Um bando de merda, cara, acho incrível. Eu Acho que é tipo.. Que não durou muito, né? É. Portugal hoje em dia. Uh. Não, o pior é que eu vejo pessoas, pessoas se mudando pra Portugal como se fosse o melhor lugar do mundo. Você fica... Não, okay. mas, mas aí é outra parada, mano. Outra ideia é que é vendida também, é, né, mano? Mas Europa, também... né? Qualquer lugar da Europa é melhor do que o Brasil. tipo assim, e não Portugal é sensível. Né, é, é, é, é o jeito que a galera tá vendo de, de ter um. um de, de recomeçar a vida, mano. De sair do que, do que tá aqui. Mas e eu tô pra vendo umas manifestações também em Portugal contra a galera se mudando pra lá, né? Umas manifestações bem xenofóbicas. É, porque. Porra, não é. Portugueses eu não, me mudo pra lá, tampa na porrada com eu sou deportado, mas eu eu neles. morar em Portugal deve feder besta. Eu conheço a galera que se mudou pra lá. Até hoje não reclamaram de Fedor, não, mas acho que eles estão mentindo. É, tem uma pesquisa que diz que quando você passa mais de 7 minutos com o mesmo cheiro num lugar, você se acostuma com ele e some. Faz sentido. É assim que eu explico a estadia dos seus amigos em Portugal. Eles chegaram e falaram assim, nossa, que cheiro estranho. Quando eles do aeroporto, entraram no carro já tava já tinha passado. Lardo-se lá. lá. Hum, hm, no ar puro no a... hum, ar de Europa é tão bom. Ai, banho a cada três dias, Hum Mano, tá tá ligado? Quinhaca gostosa. Mas a gente tá fugindo do tema de novo porque a gente faz muito isso. <risos> Pô, é, mas, mas, o ponto, mas o ponto todo A gente falar do, do europeu é exatamente isso, tá ligado? Tipo assim, não é porque você é, é branco que você deixa de ser. Branco Não, não, é, não é porque você é latino é. que você deixa de ser branco, tá ligado? É, e tem muita gente que usa isso pra de, deslegitimizar o racismo dele, tá ligado? Tipo, É aquela galera eu sou que é aceita eu sou A gente falou, né, é, profe, é, professor de Profes... cabelo cacheado professor é, de Federal, tá ligado? Né? É. Pode crer. Então, Fala pros alunos encontrou que... Encontrou o negro. É, tipo, cara, porque a gente luta a mesma luta, tipo, o grandão, cala a boca. Fica suave é, aí, mano. Pega esses teus dois PHD e guarda, assim, <risos> bem lá no fundo. <risos> que eu, né? é... eu, eu... eu ganho 30 mil, mas eu sou igual você, que acorda 3 horas da manhã pra vir aqui, Com certeza. Que pega o ramal o Santa Cruz ali, que agora não é mais Que Agora, mais que mais que expresso, agora é parado, é é é para é para nada contra alguns posicionamentos. A questão é a hipocrisia. É. é, é você honesto. pode se posicionar dessa maneira? Tipo assim, eu, eu até entendo a pessoa se posicionar dessa maneira se ela não entende tanto do assunto, que ela tá começando a, a estudar o assunto. Tem dois pHD, você. <risos> não do assunto, mas... acho que não é. Mas... <risos> mas, tipo assim, tem gente que, que passa anos estudando e ainda fala merda, tá ligado? Ah, aí você fica ah, meio... Isso aí é não... a questão da emicida, né, mano? É! Aí, porque ó, ela ela mina, se ligou no gancho, né? Peguei um gancho, que é um gancho aqui... Né? Ele não leu, por isso ele tava se posicionando daquele modo. Eu acho interessante, eu queria falar sobre isso. É, o modo com que ela... O tweet dela, mano, o tweet dela me lembrou uma coisa só. Uns anos atrás teve o Roda, o Roda Viva com o Mano Brown, tá ligado? E eu percebi o quanto aqueles caras, que agora eu não lembro o nome, isso já diz muita coisa sobre a situação, eles estavam pressionando e, e demonstrando que tinha uma falta de fé gigante que o Mano Brown poderia ter lido alguma coisa. É, querendo que ele não, que ele não, teria, é, não seria intelectual para responder. E também desacreditando de qualquer tipo de produção que ele poderia ter, produção, sabe, de conhecimento que ele poderia ter, e mano, era bizarro, era bizarro, aparecer uma inquisição assim, e aí tipo, eles falavam e citavam autores e tipo, vamos pegar ele porque ele não lê, mano, a questão é que tipo, embora o, o, a essência do tweet dela não seja a mesma, o Fedor é igualzinho, tá é, ligado? É, mano, com é, essa eu, ideia... eu, e ela ainda justificou, Sim. tá ligado? depois que inventaram a desculpa, ninguém nunca ninguém, mais nem... morreu. Porra, moleque, eu, eu uso tanto isso, negócio que eu tô sendo extremista, mas não é, cara. Porque assim, se você, você tem cara de pau de olhar na minha cara e, e, e tipo, invisibilizar todo o estudo de, de um cara igual o ele e depois ainda tentar se passar como certo, mano... Tá errado, velho. Você tinha que levar uns tapão lá, cara, pra tirar do seu otário. Não foi a MC da que passou, sei lá, quanto tempo na África enquanto tava exemplo naquele CD dele lá, que eu esqueci o nome? Ah, o Sobre crianças, quadris, Pesadelos, É, só você sabe é o nome do CD da MC, né, mano. Um bagulho grande, gigante. Mas, é eu acho, eu acho muito bacana esses, esses nomes longos. É, ele, ele não passou tanto tempo, assim, em África, mas, perdeu tipo, ele deu, deu vários rolês, sabe? África, uhum. Japão. E, e essa nem é a questão, mano. O cara é, tipo... Um dos caras mais cabeça que Sim. eu conheço. Tá cara, eu, eu até falei com a minha mãe. Eu, tava, eu vi o vídeo dele quando eu tava tomando um café, né? Aí eu comentei que, cara, eu não sou o maior fã musical do MC eu, eu, eu, eu não ligo muito pra música dele. Mas sempre que ele fala. Pra, se ele, que ele para pra falar alguma coisa, ele provavelmente tem um ponto muito bom. Uhum. Ele nunca se posiciona com uma parada, uma parada que pode causar um erro muito grande pra ele, tá ligado? É igual essa porra da Rosa Luxemburgo aí. Mano, pelo amor do santo Deus, tá ligado? Que argumentozinho merda, tá ligado? Não, é porque você não, liu, não leu o mesmo livro europeu que eu li, entendeu? <risos> que vai ensinar você a lidar com essa questão. Na que real, você não Que, que você, você lida desde que você nasceu, mas assim, o meu livro alemão fala melhor das dessa, dessa coisas que você. Tipo, vai se foder. Mas o, mas o grande ponto é que assim, o MC Deu uma resposta perfeita. Não tinha o que tirar, não tinha o que colocar, tá ligado? E... O vídeo dele foi muito bem colocado. Não, mas teve tá a resposta em tweet dele pra essa garota? Não. Ele fala sobre ele ser o cara preto que é, tipo, o, o, o criador do que é o maior selo de música independente do Brasil, tá ligado? É, e ela ser uma menina branca antirracista. racista Sabe? E, tipo, é... É assim, é o, cara, o cara, ele tem compostura moral, tá ligado? <risos> pra chegar e falar uma parada dessa, e ele, mano... E, mano, é necessário, tá ligado? A gente não pode mais ficar nessa de, tipo, pisando em ovos. A galera, ela tá sendo... É... Suja, mano, tipo, não é um bagulho de Caraca, falta Só de informação É, mano, morcas. é, mano, que isso Não tem mais como ficar dando aula, como ficar Passando a mão na cabeça, não, mano O momento que ela, ela se levanta Pra dizer pras pessoas que são alvos diferentes Dela, sabe, pessoas que têm uma vivência Completamente diferente dela, que o que elas devem ou não Temer, o que elas devem ou não fazer Se arriscar ou não, mano Tá ligado? Pelo amor de Deus Eu acho que ninguém, ninguém que, que não tá Porque assim, a Emicida falou Do alto do, do privilégio que ele tem e eu feliz por ele ter esse privilégio, que é um que eu também tenho de, de, de alguma forma, que é não morar num lugar que é diretamente atingido por essas incursões à favela, tá ligado? Eu não vou ser alvejado na minha casa, e o Messias também não vai ser alvejado na casa dele. Mas quando você tá nesse lugar, você consegue enxergar as coisas com, com essa calma que te faz pô, vamos medir aqui porque pode ser perigoso. E eu, obviamente, não tô manda a galera ir pra rua. Obviamente não. Mas o Mano Barra também fala isso, né, que... Quando você é um pouco mais jovem, ou em algumas outras situações, você tem muito de incendiário. E aí você cresce acaba se tornando um pouco bombeiro também, tá ligado? E é importante a gente dosar isso, sabe? A minha maior preocupação, assim, olha, que eu nem sou tiozão ainda, foi tipo, caralho, mano. O que, que aconteceu com esses moleques, tipo, preto ali, nessa, nessa, nesse momento ali? A violência que eles sofrerem, se eles forem mortos, se eles sumirem? Como é que a gente vai reconstruir, ou construir alguma coisa pra nós enquanto coletivo, se a gente tiver morto? É verdade. Sabe? A gente, a, gente, a gente não pode estar só gritando, pedindo pra não atirar na gente se a gente não construir alguma coisa nossa também, mano. Aquilo... É, mano, a parada é a gente também parar de caminhar com, com o pé dos outros, mano. Tipo, com teoria dos outros, com referencial dos outros. Se a gente caminhar pelo pé dos outros, a gente só vai parar no lugar do outro, tá ligado? E não é isso, mano. A gente tem que construir uma caminhada pra gente mesmo, sabe? Com os nossos referenciais e com, com sabe? Com, com as nossas motivações, enfim... Eu acho que esse caso da garota demicida é, Não é o primeiro que a gente vai ver nessa, nessa, Nessas paradas Que a gente tá passando, tá ligado? Porque também teve aquele caso Daquela blogueirinha lá Que falou que é, naturalmente O negro tem mais propensão A, a, a ser ladrão Né? Ela falou que o racismo é natural, Isso. porque o que a gente vê é que os pretos, eles que cometem a, maior, a maioria dos crimes, tá ligado? Os crimes são todos na conta de gente preta. O que é assim, é um fato completamente infundado que ela tirou... Do pudão. Gana. Pois é. E, e eu vou achar ainda o link que eu falei da última vez, da, da, de uma menina que falou sobre isso não ser, não ser um dado correto, tá ligado? Uhum. Na real, pelo contrário, o maior número de crimes não é cometido por pessoas pretas. E, tipo, eu acho que, que a fala dessas duas pessoas, por mais que, assim, eu acho que essa garota que falou da Emicida é, é, é de esquerda, né? Sim, sim. Pelo que eu me lembro, é uma garota de esquerda. E essa outra garota, essa outra mulher aí que, que fez a parada do... Falou do, dos negros, ela é de direita, pelo que eu me lembro. Ela é maluca, mano, ela é e... racistona. Não, não. então, é, é isso que eu ia falar. A tornada, tá ligado? É... Não adianta tentar defender Não, não como... mas, mas é exa exatamente isso que eu ia falar. Independente do lado político que você tá, o racismo tá ali dentro, tá ligado? Oh, sim, sim, sim. Tipo, não, mas Exato. pô, que, é que eu sou de esquerda, entendeu? Pô, apoio vocês, beleza, mas aquela tua amiga ali tá sendo racista comigo, tá ligado? Mãe, a gente entra na, na parada do quanto à esquerda, é, assim, utiliza pessoas pretas, tá ligado? Como Tolkien, né, Não mano? só como Tolkien, transformam em bandeira, tá ligado? Oh, fizeram pra... camisa do George Floyd, capinha de celular, tá ligado? É, o rolê do capitalismo, mas enfim, a esquerda nem de longe fica atrás, tá ligado? A bandeira é... de Marielle presente, cara. Sim, cara, e assim, eu ouvi relatos do, do, da galera, do pessoal sendo super oportunista durante é, uma manifestação pela Marielle, que o Lazar Holmes estava lá caindo, se debulhando em lágrimas, e a galera utilizando aquilo ali de palanque político, tá ligado? É, Quando, na real, eles não, não, não apoiam nenhum candidato preto, não... não... Põe nenhum é. dinheiro na não, campanha não, é, deles, bota, é, não bota, não bota é muito difícil. não bota nada em cima dos caras. Sim, mano, sim, sim, são lados da mesma parada, tá ligado? Eu não, não, nem queria, tipo, entrar tanto assim nesse bagulho, mas porra... O comunismo mandou livro pra África, mas assim, pra vários países de África, mas assim... Qual, qual o preço desse bagulho? Como é que isso funciona? É, é, sabe? É a, a, a... a parada aqui não é nem, nem esquerda, porque as duas vão continuar reproduzindo o mesmo racismo, tá ligado? E até uma parada que eu nem falei com você da última vez, mas eu tive mais aulas de, de fitoterapia e tal com uma moça e ela, ela falou bastante pra mim sobre essa questão da Marielle e como, assim, a partir da visão dela, ela acha isso complexo espiritualmente, tá ligado? Uhum. A parada do, do presente e de, de trazer ela todas essas vezes e às vezes não de maneira sincera, tá ligado? Meio que esvaziada de sentido só por ser um grito ali de é, ordem, exato, exato. perturba, sabe, e faz mal para a pessoa que fez a passagem e tal. E é, e é um ponto que eu também acho muito, muito louco, né, então, onde as pessoas podem ir, né, para manter essas bandas. foi Foi o que fizeram com o Rafael, embora a, a estampa da, da cara do Rafael estar em todos os lugares foi muito importante para a luta dele, tá ligado, para que todo mundo ficasse sabendo, para que as coisas se mobilizassem. No caso do Rafael Braga. Foi é. É uma complexa maneira que, eu, que eu Sim. Foi, foi, Mas assim, é complexo quanto a gente tem que ter ali um preto pra usar como uma bandeira, tá ligado? Um bode inspiratório que a galera costuma chamar. É, mano, sabe? Tipo, bem por aí essa fita. Tipo, eu, eu tenho um problema seríssimo com esse bagulho de fulano presente, fulano presente, porque ele começa como um, um uma manifestação... Eu não vou dizer 100% das vezes, mas uma manifestação normalmente real, tá ligado? Aquela parada, tipo, mano, estou sofrendo com a situação. E ela começa a se transformar nessa parada que você falou, tipo assim, um grito completamente vazio, porque uhum. ele ele, come, ele tira a essência daquilo e então, começa, a, tipo, ah, mano, eu quero protestar, tá ligado? É fulano presente, falando presente. Mas, tipo assim, o que você está fazendo para honrar o nome dessa pessoa? Sim, a gente, normalmente a, nada. Acho que a gente não pode esquecer. Nunca, tá ligado? Casos como esse, então, assim como vários outros, a gente não pode esquecer. Mas a gente também tem que tomar cuidado, tá ligado? com, com Pra onde a gente vai levando as coisas. Eu não quero mais irmãos só se transformando em bandeiras, tá ligado? Números e bandeiras e tipo... Virando só, só estatística, estatística né? Sim, né? sim, mano. O, o, o, o sonho tá dos nossos ancestrais pra gente não é ser número e, e bandeira, saca? Por isso que eu acho que é tão importante também a nossa mobilização pra uma parada nossa, sabe? Nossa de verdade. Uma luta mais pessoal, né, mano? Aí é que você falou de não, não caminhar pelo pé dos outros. É, exatamente. Não caminhar pelo pé dos outros. Isso é um bagulho que a gente tinha falado no, no outro podcast, que é que é tipo de, de eu tinha dado aquele exemplo do amigo que falou que a namorada dele sofreu racismo reverso na faculdade. <risos> eu, da, da outra vez eu não falei racismo reverso porque eu fiquei com medo de parecer Pô, mas idiota, mas melhor, é isso, mano. Incrível. É isso, é racismo reverso. Aí falando que o grupo de negros lá da faculdade federal é é muito é muito agressivo né cara que pô não pode ver um Sim, branco é cara ah. olha só que horrível aí eu cheguei na, tipo eu cheguei a comentar com ele que tipo assim é, não faz sentido julgar um grupo inteiro por por pessoas tá ligado porque uhum. assim é, é, eu sei que tem pessoas que são mais extremistas que outras, em qualquer vertente de qualquer coisa. Só que depois a gente chegou a um ponto, na, na outra conversa, de que a real, da real mesmo, é que todos esses micromovimentos deveriam se juntar e fazer alguma coisa mais viável, tá ligado? Mais representante pro movimento no geral. Porque a partir do momento que você tem... É, movimento X, movimento Y, movimento Z, movimento P, movimento tá Todo mundo com o mesmo ideal, só que, de, que vão chegar de maneiras diferentes até esse uhum. ponto. às vezes também não é o mesmo ideal, né, mano? É. Eu acho que qualquer, qualquer crença de que existe, sei lá, um, um lado assim do estado que, tipo, não é esse estado que a gente vive desse governo. Mas existe um outro lado que é melhor. Qualquer ideia que a gente vai encontrar esse estado que é bem melhor dentro de.. de teorias brancas, sabe? Sei lá, eu acho meio complexo, meio inacreditável. Foi o que a gente falou sobre a galera decepcionada com o Lula. E eu falei que, mano, você ah, é decepcionado com o Lula porque, refer... porque falta referencial. E assim, não falta, mas a gente acaba não tendo acesso às referenciais. Foi a galera que eu falei no início, foi o Sankara, foi o Fela tá ligado? São referenciais que de fato fazem... Não falando do, do que o governo do PT fez pro Brasil. É, além das UPPs. É... <risos> Mas é, é, é importante, tá ligado, mano? É sempre essa busca, mano, por autonomia, sabe? Eu acho que é a palavra-chave que, que, que gira, assim, e, sabe? Mas mas, sim. Mas voltando a falar da, sua, da, da história que você contou, a menina era de onde mesmo? Ela era descendente de italiano, mano. Ah, é, você falou que a galera preta ficava afastada eu dela ficava Aí eu perguntei se ela não tomava banho, foi isso, é. que eu queria... Conclusão da história foi essa, ela toma banho. É cara. isso, e a gente falou que o quê? É, preconceito contra o europeu é? De boa, né? A gente é é uma tranquilo, uma é, de uma é defesa. De uma defesa. Não queria perder essa, essa piadinha. É, porque... Pô, no outro podcast teve mais times, teve mais times. É, porque Ficou a gente tava mais, tava mais no pique. Mas sim é aquilo que a gente tá, falou sobre o europeu, tipo, você não gostar de europeu, tá, não, tá tudo bem. Não, isso, tá, tá dentro legal. do... Tá dentro do, do, do, tá do, do, dentro do esperado. Do, né? Dentro do... qual o nome disso aqui? Da pauta. É, da pauta, tá é. da pauta, porra. Se você quiser socar Tá, um, tá outro encaixado, outro também, não, mano, não. A pauta, a pauta mundial. <risos> tá ligado? Sentir ódio por europeu. É o certo. É, é, é o, é o Europeu, colonizador e americano, Entendeu? Entendeu? Tá nós ligado? sempre fazemos o certo, sentir ódio de europeu, de norte-americano tá ligado? europeu <risos> Colonizador eu tô... é a mesma coisa, né? É, mas... <risos> tá é a mesma galera, é. né? Não, é, é. qual que é a próxima pauta aí? a gente não falou sobre o racismo estrutural ainda é. a gente falou de certa forma, mas agora dá pra eu acho que a gente consegue fechar desde que é, uma parada que a gente deveria aprender e conhecer sobre se tornou desculpa na mão de branco que não quer falar por todo mundo começou a dar merda, tá ligado? Tipo, a gente, a gente parou de dar nome aos bois, tá ligado? Pra falar, não, mas isso é culpa do racismo estrutural, é. né, mano? Se, se as estruturas não fossem assim, tão afetadas pelo racismo, isso não teria acontecido e tal. É, essa pessoa não é racista. Só, é aquela tipo, é, é é, é racismo de situações entendeu? Eu, eu entendo. Ela acho muito importante saber errar. sobre, aprender. Mas vamos com cuidado, gente. para as coisas não virarem, né? É, tipo, usar o racismo estrutural como... como... É tipo aquela carta de Yu-Gi-Oh, tá ligado, no final do deck, que ele puxa assim, ele PÁ! Em vez de ser mago negro é o racismo estrutural, tá ligado? Teoria tipo, é muito boa pra, pra aprender, pra ensinar, pra entender, pra compreender as paradas, mas... mas você não pode usar como, como uma cartada, é... tá ligado? Tipo, ô, oh, tô safa hein? É, como, como uma parada que... que é, é, Você Tu não pode usar como, como escape pra qualquer coisa, tá ligado? É. E o que, o que a gente viu acontecendo, A merda toda é essa. Não, porque assim, a minha visão de racismo estrutural é basicamente igual a tua, tá ligado? Eu acho que é um debate muito, muito pertinente. Uhum. É, até certo ponto, mano. Porque depois um momento em que você começa a dar, a dar brecha pra nego usar isso de... Pra, qualquer... pra nego não, pra branco pra usar isso aí de sacanagem. Uhum. É, começa a se tornar um bagulho que você fica meio... Ué, mano, você tá me dando desculpinha mesmo? Sem sacanagem? Esse bagulho de nego é muito bom, mil perdões, mas eu queria entrar aqui. Eu vi uma vez alguém falando que é interessante como a gente usa o nego. É como expressão prazer ninguém, pra alguém, pra qualquer pessoa, tá ligado? Pra todo mundo. Sim, nego, aquilo ali, nego, é. É, é, a gente tem que tomar muito cuidado com como a gente fala, tá ligado? É, inclusive, Além de uma âncora. você acabou, você, você acabou voltando pro bagulho do regime estrutural, tá ligado? Que é o de, o de falar coisas que, que no, no cerne da palavra ou da frase... São, do... São dotadas de racismo, tá ligado? Uhum. Tipo, é aquilo que todo mundo sabe, né? O bagulho do denegrir. É, do... Eu, eu, eu assim, eu, Lucas, perdoo até usar o termo criado mudo. Agora você vai chamar a pessoa de mulata, porra, você não sabe o que você <risos> Tem quantos anos já que a gente já falou sobre isso? É, já, essa, essa pauta já tá indo embaixo. Tá uma corta já, né, Ligo? Isso me lembra de um TED Talks da. Se não me engano, é da Nathalie Neri. Do mulata, é. assim? Da, do Sim. mulata. que Tipo assim, ela cresceu escutando que ela ia se tornar uma mulata, e pá, não sei E acreditando o que isso era positivo, por conta é. do racismo estrutural. É. Aí a gente compreende. Porque Mas aí você foi... usar isso é. <risos> ao contrário, tá ligado? Pra se explicar, tipo, poxa, eu não fui racista. Né? É a tipo, da estrutura. Poxa, é que a sociedade usa a palavra mulata. Primeiro que não não mais, né, mano Se ah. você ainda usa, você é porque você é um otário Você tá andando com as pessoas erradas E você deveria parar de andar com as pessoas erradas Você é a pessoa errada é, é, é exatamente eu queria, eu queria falar isso porque é meio pesado, tá ligado? Mas, não, mas é, é tipo assim ó, Filho, não anda com eles que, que eles usam droga Mas quem é que passa droga pra eles? É, é o filho da mulher que, tá, que, tá, que a mãe tá pedindo pra, Tá ligado? É a mesma coisa A, é a gaveta muito... do garoto é igual uma boca de fuga é, mas ela tá, tá filho, não anda com esses meninos Que eles são estranhos, eles são, tipo, diferentes Tá ligado? É a é, mesma isso coisa isso aconteceu comigo, tá ligado? Eu tenho um amigo que a gente cresceu na igreja, só que, tipo assim, eu me afastei muito antes dele, é, e, tipo assim, a mãe dele até hoje acha que é por minha culpa que ele hoje em dia é ateu, sendo que, tipo, eu só tinha saído da igreja, quem virou ateu e ficou só olhando o bagulho de biologia foi ele, tá ligado? Não isso, não, mano. Quem, inclusive, quem me transformou em agnóstico foi ele, eu tava, tipo, só saindo da igreja, mano, tá ligado? Tipo, é, é, é, é, ate... é agnóstico ainda? Achei que você tinha... Encontrar um caminho pra sua vida. Não, eu ainda tô, eu ainda tô perdido. Sei que você tinha encontrado Jesus Cristo é, já. De novo. E você... tinha entrado num caminho certo e... Você pra nem sei Jesus. Homem, eu, eu sou o tipo de pessoa que... Um cristão. Pode né? ser é alguém mais legal, assim. Pô, mas Jesus Cristo era brabo, mano. O cara. Mas, tipo, mas, assim, mas historicamente o Jesus, Jesus Cristo Cristo realmente não. existia? Cara, acho que sim. Porque tem historiadores que discordam disso. Não, tem mais uns que concordam, tem algumas provas. Mas assim, o lance de Jesus é que... Assim, não tô falando da parada dos milagres. Mas com pessoa, como pessoa, Jesus era... Mano, aí. como o cara da revolução, tá ligado? Ele chegou lá, quebrou tudo, andou com Inclusive, puta, andou com ladrão, tá ligado? É a parada é. Do, do tema que a gente tá falando, sobre protesto, tá ligado? Tipo, ah, mas é errado, Jesus quebrou a igreja lá, que tava tendo comérciozinho, Sim. mano. Tá ligado? Tem representações e pinturas da, dessa cena de Jesus é. destruindo tudo, Jesus saiu dando porralo, em todo mundo, filho. tá ligado? Tá errado. A única parada dessas pinturas aí é que Jesus tá branco demais nelas. Pra alguém é. que nasceu ali entre Ásia e África, mas tudo bem. Não, a é racismo estrutural. É. Entendeu? Não, tem é, que... tem que perdoar, pô. Botaram ele europeu porque... É estrutural, pô. É Não é culpa dos caras, é estrutural, pô. Veio diante. Os caras não tem como pensar assim. Até pensar assim. O cara morava lá na. Na. na é, é Ásia Central o nome que dá, eu acho que eu não lembro. Lá pra, pra, pros cantos do, do Oriente Médio. Bom, lá pra onde o nego não é branco, porra. É, lá onde a galera não é branca, porra. Tá ligado? Eu lembro que quando eu tava na igreja já tinha esse debate, tipo, por que, por que vocês tão retratando Jesus de branco? Tipo, não, mas é porque... Ah, lá as pinturas, tá tipo, tá caguei pra pintura, mano. Mas esse não debate não entra na igreja, né, mano? Não, não, entra. não entra, foi o que a gente, falou, foi isso, que a gente é. falou no início, de como eles estão lá pra ajudar e tal, mas esse debate não vai Mas eles só ajudam porque... se for do, do jeito deles, da, da forma que eles acham justa. Você, aí você vai ver os, os maiores, os, o, a maioria das igrejas que tem aqui pra dentro de bairro, pra fora de bairro também, os pastores delas, a cor que eles são. Tá ligado? É, e, os caras, e os caras não têm. os caras não... É meio que uma ignorância eles mesmo não trazerem essa discussão pra dentro da igreja ali. É porque deles. eles foram ensinados... Mano, é, foram ensinar, eu, eu, eu, eu tinha uma, bronca, desse eu jeito, tinha uma né? bronca muito braba com o Pelé, tá ligado? Porque, tipo, Pelé é mil flows? Não, ele, ele é um babaca. Eu tô falando do Pelé, <risos> jogador de futebol, que por e um tempo... De um é, rapaz, mas a minha questão com ele era tipo, mano, se você tem a visibilidade que você tem e tudo mais, por que, que você nunca falou sobre o racismo, tá ligado? E aí eu sempre tive essa bronca e tal, não tô dizendo que mudou completamente, mas uma vez eu, eu vi uma entrevista do seu Ney Lopes, tá ligado? O Ney Lopes é um autor incrível, sambista uhum. incrível, escritor incrível. Ele falou que, mano, ele tinha essa bronca também, até se ligar que, cara, até pros, pros pretos na época dele. O que seus pais te ensinavam, mano, não era vitória pra você, você chegar em algum lugar e falar que era preto, e que preto isso e preto aquilo. Não, tá ligado? Muito pelo contrário, era você venceu bastante pra não ter que falar sobre isso, Mas, tipo, você Você embranquecia, né, mano? É, é, mano, e aí você, você para pra pensar que, caralho, como é que eu vou, vou tretar se, tipo, não foi a... a... Assim, eu entendo que era de suma importância, isso deveria ter acontecido. Uhum. Mas como é que eu vou cobrar, tá ligado? Não tem como, acho, esse bagulho, sabe? Do, do mais velho, sobre como as coisas funcionavam. Depois que o Senhor Lopes falou sobre isso, eu fiquei tipo... Putz, realmente, ainda não, ainda não acho mais bacana, mas, pô... Tá Sim, o meu mais velho falou... É, é tipo assim, tu ficou assim anos. Foi aquele bagulho do, do tipo... Às vezes quando você é mais novo você é incendiário você é incendiário, incendiário, é, é. alcança ali tipo... Pô, a perfeição um pouco entre... Bombeiro, é. Você saber onde você pode botar fogo Sim, e não vai querer uma... É parada da gente cair na porrada entre si, tá ligado? Ah. E aí eu lembrei do lance do Sérgio também, que é o atual diretor, enfim, da, da Fundação Palmares. Tá tudo errado, né mano? Porque <risos> o diretor da, da FUNAI é o cara que gosta de catequizar. É? <risos> O da, do Palmares, o cara, né, fala uns bagulho racistão. Ah, velho, sei lá. No entanto, ele fala umas paradas, assim, sobre pretos e esquerda que, que me deixa muito pensativo e triste. Porque, em vários lugares, as pessoas não separam mais... Preto de esquerda nas discussões, tá ligado? Se alguém vem é, tretar alguma coisa, tipo, não, acho que isso é errado porque, sei lá, mano, estão matando gente preto. Isso é uma pauta de esquerda. Uhum. Você é de esquerda porque não você é não pauta, quer a gente. Não, não, é não é porque você é uma geral, pessoa preta tá e não quer morrer, é porque você é de esquerda, tá ligado? E, e, e pra ele, preto de direita, tá ligado? É você associar uma parada <risos> totalmente não política com algo muito político que, que nem precisava ser, tá ligado? Sim, foi o que a gente falou dele do Holiday, né, de, de serem caras que... Poderiam ser seus sonhos, ancestrais suas ideias. Capitão do mato do agora. caralho, filho da puta. <risos> Infelizmente escolheram ser, sabe, uma mancha na história. De, que enfim. Sei, sei lá. Eu é, penso é na é cara triste. do Fernando Valideu. Eu fico com. Dá ânsia de vômito, né? Com um nó na garganta, com ânsia uhum. de vômito, com uma perna tremer. Aquele senhor Hélio, capitão. Cap... Hélio não, Hélio. Negão do Bolsonaro. Negão ah, do, do Bolsonaro. Bolsonar, que caralho. foi o que levou o Lobão a me bloquear. E eu nem tinha falado do Lobão, mas. Caralho, não... negão do bolso <risos> ne... Mano, ouçam com calma. Negão do Bolsonaro. É isso. É apenas isso. Podia até casar com as considerações finais mas o, um cara chamado Marcão Baixada, que foi o que eu falei no início, ah, que, ele é, é foda. que me levou a fotografar o, o show dele e tal, foi bem maneiro. Vi um show dele só, mas... Ele trampa com bom. a mão dele, estão fazendo direto assim, umas conversas super bacanas sobre, sobre o black business, sabe? é Black money e como isso funciona, e dando dicas e conversando sobre o cenário da música, da arte e como fazer a grana ro rodar ali, tá ligado, pra gente. Porque, como a gente falou, temos que ser essa comunidade que se apoia, tá ligado? Enfim, até sobre isso de dar continuidade, tá ligado? Essa movimentação que surgiu de você é, é, compartilhar gente preta, fazer com que gente preta, sabe? Amplificar voz de gente preta das produções deles, que é o mais importante nesse momento, como sempre deveria ter sido. É dar uma olhada nesse, nesse lance da Mondé, sabe? O Thiago Alninho, que eu falei no início, ele tem esse... Esse som é incrível pra mim, que é o Pedagoginga. Eu cheguei a fazer um projeto é, nas escolas municipais aqui da Baixada a partir da ideia do clipe, da ideia da letra, que é foda, procurem. E também saiu o álbum dele, enfim. Também é um cara de várias ideias foda e acho que vale a pena. Esse foi o Zero Cast que começou de uma maneira muito pesada e foi ficando descontraída por algum motivo. Mas que não deixou de ter papos bons e ótimos. De ter papos deixou é, é. papos eu queria, muito, eu queria muito que vocês pudessem ter acesso ao que não salvou da é, sexta-feira, por... porque Aquele ele realmente por ficou muito bom. Esse aqui ficou muito bom, só que, tipo assim, esse aqui é, tá 70% perto daquele que tava 100, Aqui ele tava pontual. Ele porque... tava pontual, ele tava muito ótimo. Mas a gente conseguiu, tipo... É... É... Da forma certa, eu acho, a gente expressar o que a gente queria expressar e conversar sobre as coisas que a gente queria conversar. E abrir a cabeça da galera também que provavelmente vai ouvir e vai pesquisar sobre muitas coisas que o Lucas falou, que a gente conversou aqui. E vai querer se interessar mais por isso. E eu acho que a ideia total, a, a ideia totalitária desse episódio aqui é fazer com que vocês abram o olho, tá ligado? Todo mundo abra o olho e vocês comecem a, a entender o que é o certo e o que é errado, tá ligado? Porque... A gente falou muita coisa errada aqui, eu tenho certeza, mas, a gente, mas eu sei que a maioria que a gente falou o certo e você tem que. Acorda pra vida só, mano, é só isso mesmo. Wake tá ligado? up! Wake up, up mano. É, tá ligado? É, e tipo assim, tem aquela parada, tá ligado? É, minha última mensagem é: se você realmente vai, vai tentar apoiar a causa negra, a causa antifascista, a causa LGBT, faça isso de coração, faça isso de verdade, faça isso sempre. Não faça só quando tem um holofote virado pra tu tá ligado? Nunca... Tem muita gente morrendo por causa de silêncio. É, mano. Não é, fique em silêncio. Estuda, mano. Estuda. Acho que é, é, escuta a gente que, de fato, sabe o que tá falando. Gente que tem propriedade, tá ligado? Não adianta você comprar discurso é, de gente afroconveniente lgbtq LGBTQI conveniente, tá ligado? É, estuda. Procure saber é, e ouça, e não... de fato, a gente que tá falando, tá não, falando pelo e não, certo. E não leve... E para e... Pra quem for ouvir e, achou, e também achou legal, é... ele acabou de falar aqui tipo, ou são as pessoas que tem, que tem tipo, propriedade pra falar sobre isso. A gente não tem propriedade nenhuma, tá ligado? Praticamente a gente entende, mas assim, tem pessoas que entendem muito mais de... e a ideia daqui é fazer com que vocês vão... corram atrás dessas pessoas pra vocês começarem a entender a parada, tá ligado? Tipo, 100%, vocês fazerem uma faculdade particular sobre isso. E vocês terem um, um, a ideia, tipo, geral e perfeita sobre essa parada, tá ligado? É, acho que é, é isso, né? Mano, é isso. É, re reafirmando o que a gente falou no começo, né? Todas as, no, tanto as nossas redes sociais quanto as do Lucas também vão estar tá na descrição aí do episódio. Tanto no Spotify, Deezer, YouTube. Futuramente, futuramente Apple, Apple, Music. Apple Music. Que o Lucas assinou por, conta, por causa de mim, me desculpa. É. E vai ouvir o podcast na Apple Music. Vai ouvir na Apple Music. Porque, ou no YouTube. Ah, vai, ou, vai sair, YouTube ou no YouTube. É, você pode seguir a gente nas redes sociais também. Comprar nosso trampo, nossas paradinhas. Com certeza. É, Ver quando vai sair o um podcast novo, quando vai sair um vídeo novo nosso lá no YouTube. É isso. Vídeos muito bons do Jota, ensinando várias coisas legais no canal da Estaca. Opa, eu tenho fazer maconha com, <risos> com sabonete. Você <risos> lembra disso? Da menininha? Como, é, com certeza. Eu, com certeza mesmo. Eu tentei como... fazer, pô. Como, como fumar, como fazer cigarro em casa com cotonete, umas paradas assim. O Jota ensina várias paradas legais, tá ligado? Como é. baixar a placa de vídeo. <risos> <risos> Coisas muito interessantes. Como fumar teia de aranha, esse tipo de parada. É, e tá como aí. de costume. O gente da teia de aranha é outro assunto muito sério. A gente a gente que vai, vai estar, no estar no episódio extra. Que vai estar no episódio extra. Não comenta. Tá ah. no episódio extra. Vai estar no bônus. No bônus vai ter a parada sobre. A gente, a não, a gente não sabe quando o Bônus vai sair. O Bônus só sai, então fica ligado. Ele só sai, ele só sai. Ele mas, ele, mas ele é mais. Não esperem um programa tão longo, ele é um programa mais curto, então. E completamente imbecil. É, e sem e, sem, e não tem nexo. É, são vários papos são que a gente conversas. vai pegar e vai jogar ali pra vocês. Rapidão, rapidão, se eu não queria desperdiçar, é, quando eu, tava falando, eu ia falar sobre o Sérgio Holiday, eu lembrei de uma referência bem bacana que o John Livingston é um diretor brabo. Ele dirigiu o Boys in the Hood, eu não sei se o roteiro é dele, mas ele tem, tem um pedaço lá que eles falam que tipo nem todo irmão é um irmão pra um cara preto que é policial. E tipo, dentro do lance ao redor, eu não queria desperdiçar essa referência, Assistam Boys in the Hood. Você pode cortar e colocar isso no meio do, do podcast, não, não precisa a entrar não agora. gente porque no final, a, a porque a no, final, fazer mesmo. Porque é no final a gente tem uma sessão de uma sessão de, de, de recomendações. De recomendações e essa é a sua recomendação é então, isso. né? Para além do livro, das músicas que eu falei. Lembra o nome do livro pra galera? É Entre o Mundo e Eu do Tanahashi Rice Coach. É, tipo assim, de recomendação, eu queria recomendar duas paradas que eu acho muito importantes de assistir. assim São do, é, um, é um filme e uma série. Já que o Lucas recomendou o livro ali, né? e roubou a minha, o meu lugar de fala, mas tudo bem. É, o primeiro é, é a série Atlanta, que eu acho uma série extremamente importante. Extremamente importante. A maneira com que o, o Grover falou sobre racismo naqueles episódios é uma parada muito. Rica, tá ligado? Pesquisem assim, sobre isso, sobre tá, o, o, tá. o Glover também. É um cara é, que vale muito a pena você ir atrás né? das coisas que ele faz. E, e, e outra parada é um filme do NWA, tá ligado? Straight Outta Compton. Que tem na Netflix, tem eu na acho. Netflix, pelo menos. Tira. A rede. Não na Netflix. Vou, vou, vou, vai, vai ter o um corte na rede vermelha. Vai ter na rede na vermelha, vermelha, que não patrocinou gente do Não o paga dói, então. a rede vermelha. O é, eu, que eu, também é um filme que, apesar de falar sobre um grupo de rap, é um grupo de rap que sempre esteve envolvido na luta racial. Tá hum. Então, é isso, minha recomendação são essas duas paradas. Rap e luta racial são coisas... É, é. meio que... A galera tá começando a separar hoje, tá começando é, a dar é meio, merda por causa disso. Meio que era, é igual o metal, né? Metal e... É, é, pensou, ah, porque eu sou, eu sou metalheiro antifascista. Tipo, meio que era a mesma coisa, né? Eu não sei o que foi que vocês começaram a dividir essa parada. Metaleiro direitista, isso não existia, rapaz. <risos> Punk, antirracista. Punk. Tipo, tipo, tipo, ah, tudo que... obrigado pelo posicionamento. E, e recomendação do Yuri. é, e cara, o J recomendou duas coisas também, então acho que eu, vou, eu tô com a, com, a, com a liberdade de poder recomendar Claro, recomenda é uma mundo. porrada se você é, for você ouvir é, o meu É, é mas, mas você é convidado, você pode. A gente não pode, a gente, a gente é host, host, regrado, host tem regrado. a regra. É, como, como você fez dois, eu vou fazer dois então. É, uma recomendação minha... É, é, não é, eu ia falar que era clichê, mas não é clichê Porque ela encaixa perfeitamente com, que, com as coisas que estão acontecendo agora Que é o Olhos que Condena Cara, eu não eu tive coragem a, de assistir a série não Eu, ia, muito eu ia falar que era clichê porque assim, É uma parada que está tá sendo muito falada em vários lugares Mas é bom relembrar que é importante você assistir Eu fiz um trabalho sobre Um trabalho jornalístico sobre essa série é, E assim, cara é um, Sabe é, a, Assiste pra vocês entenderem é, é, como, como que as coisas funcionam a vida inteira. Não é, não é um spoiler, mas é, é foda pra você pensar como as, entre aspas, resoluções de casos como esse se repete, né? Exatamente. No assunto que a gente exatamente. Falou, né, você, exatamente. Vocês vão ver como as coisas vão se repetindo ao decorrer dos anos. E minha outra recomendação é sobre uma pessoa, na verdade, que é o Load mano. Que é um cara que ele produz que é, que é um artista... Ele é um artista, até porque ele cria conteúdo, ele não deixa de ser um artista. Salve, Load, cadê aquela camisa lá do Hellboy que você falou comigo no Twitter? Então. Mas é... <risos> Recomendar o Load, entendeu? Load Comics, é, Lode Comics é, com o um podcast dele, que é muito bom, Loadiano, o Lodean, no canal dele. E agora ele também é apresentador do Omelete, tá ligado? E caso vocês queiram assistir o conteúdo deles é Saúde. se, Porra, é não é? Falar. Eu, se e... vocês quiserem acompanhar o conteúdo dele eu lá com sal... medo de falar só salvando né? salvando a, a, a rede amarela do ovo <risos> tá ligado o, o site do ovo então vocês vão lá e dê uma olhada nas paradas que ele faz é mano basicamente é isso aí tá ligado eu esqueci de falar do e-mail né então se tu quiser contato .estacas @gmail .com. dá um alô dá uma sugestão qualquer coisa assim e, cara muito obrigado por ter escutado a gente aqui nesse dia 15 do 6 de 2020. Que 15, cara? Vai sair dia 15. Ah, é? Olha, é Eu nas linhas Ah, pessoas... É. É. é... Não, não, entendi, entendi. Eu vi o que você fez. É... E muito obrigado por você escutou até o final, né? Porque eu acho que esse podcast ficou um pouco grande, mas foi necessário, cara. Yeah. Foi, foi um grande necessário. O grande e bom, eu tenho certeza. Não, eu tenho certeza preciso com um convidado maravilhoso desse não tem que ficar mais. Ah, obrigado, gente. Obrigado. Eu vou roubar você da Lívia. Tô <risos> Então é isso, galera. Despe... Já que o Jota já se despediu, Vamos me despedir também. É isso, meu despedida. <risos> é isso. Valeu, galera. Abraço e, e sigam o Lucas e os projetos dele nas redes sociais também. A tá gente vendo? vai linkar tudo bonitinho. Vai ficar tudo bonitinho para vocês verem lá. Eu acho que é isso, gente. É... Espero que vocês tenham gostado realmente. Não enjoe da nossa voz. É, é isso aí, galera. Valeu, valeu.